Não, eu acho que a classe média baixa, em particular em Portugal, é muito pouco representada. Yeah. E quando é representada, às vezes é de forma muito superficial. Tens novelas, o gajo pobre tipo, que quer casar com uma pessoa rica, e tipo, yeah. tem problemas de dinheiro em casa, tipo, é tudo muito superficial, estás a ver? Ou... Um, representada de forma extremamente brejeira. Também, yeah. Também. Sobretudo a classe média baixa norteinha. E, e até descobri o mundo através da internet, e os meus pais são infos excluídos. Os meus pais, por exemplo, não sabem mexer num computador. E eu consigo ter uma vida no computador. O, o salto geracional de, de pessoas como os meus Sim. pais para, para nós foi gigante. Tipo, os meus pais dificilmente percebem o meu mundo e eu, felizmente, dificilmente percebo o mundo dos meus pais. Uhum. Mas estes mundos convi conviveram a certa... a certo momento, estás a ver? Eu, eu, tipo, tenho a certeza que se eu quisesse agora entrar no, no mundo do humor, eu tinha que andar lá mesmo da pila, estás a ver? Tipo, não, era, não é só ter talento que é ter talento. Só queremos reforçar que nunca mesmo uma pílula para entrar Pois, mas calhar... Mas, mas... <risos> ah, é impensável não haver um, um talk show de comédia, ou não haver 10 talk shows de comédia em paralelo ao mesmo tempo na, na, na televisão americana. Em Portugal é totalmente viável não haver nenhum programa de comédia. Agora há alguns, amanhã pode não haver. Se, se três diretores de programação em Portugal quiserem que não haja, não há. Sim e porque há, são, dá sempre, são os programas que dão mais confusão... Já vivi só do humor pá. e sinceramente não quis continuar nessa vida. Pá, eu trabalhei em rádio, fazia rádio todos os dias de manhã, estava como comediante na rádio, era a minha profissão, além dos espetáculos fazia, mas não quis fazer porque achei que não era sustentável para um futuro, achei que roubava muita energia criativa. Temos de facto observações que tipo pá, eu não percebo o pessoal de classe média alta, não percebo o pessoal rico porque é que ele se comporta assim. Da mesma maneira que temos connosco próprios. e que é que o pessoal da classe média baixa faz isto? Eu faço isto, não sei porquê. É isso, é isso, completamente. Sim. É, é, é aquele sentimento extraterrestre que eu acho que é comum a quase todos os, os humoristas. Né? Tipo, é quase uma observação participante em algumas vezes, mas não deixa de ser uma, hum. um exercício de observação em que tu estás numa espécie de, de, de lugar intermédio como é, estás a olhar a multidão mas às vezes fazes parte dessa mesma multidão. O né? staple da classe média baixa é odias o teu patrão. Tipo, o todo o pessoal que lá se o maior ódio que tem na vida é o, o, é o patrão. E a sogra? Não é o Fernando Rocha? <risos> não sei, eu vou mais para o patrão. Fábio, é muito, é muito Fernando Rocha. E, uh, Sim. e uh, nós, ainda há pouco tempo, estávamos a fazer essa reflexão, tipo, yeah. a dizer mal dos patrões, e tipo, pá, estamos a ficar os nossos pais, mas estamos a dizer mal do nosso patrão. Mas olha cá as vezes há. na propensão cultural, é muito comum as pessoas querem-se fazer mais pobres com o que são. Mas que é que existe essa cena no humor de tipo, as piadas nos explicam? Não se pode explicar as Sim, piadas? É. Acho que é uma questão de, de camadas, não é? Porque, por exemplo, o, o, o, quando a pancha tem um efeito de surpresa e, tu vai, e a pessoa não a apanha e tu vais desconstruir, perde-se a comicidade. A não ser que faças do ato da explicação uma, uma atividade cómica e é, já estás a ter piada noutra camada. Vá, de depressão, tens medo do julgamento, pensas demasiado nos outros e vais para o sítio em que tudo isso está em, em jogo. Mas, ao mesmo tempo, há ali um, uma dinâmica dialética, como, como a Boca dizia há pouco, que é muito interessante, que é tu estás em controle daquilo que estás a dizer porque naquele momento o que tu dizes é o que tu escolhes dizer estás a perceber? Isso é uma defesa A arte em si, seja ela qual for, seja a comédia, seja o cinema, seja a música não deixa de ser estes pequenos momentos em que nós, em que nós os dois sabemos o que é que estamos a falar sem poder partilhar a experiência total um do outro 28 de maio no Lisboa Comedy Club, 21 de maio uh, no Teatro da Mandeira. E só para avisar que vocês têm bilhetes, tá? estão oferecidos aqui em direto. A... Vamos fazer um giveaway de três bilhetes. Que... <risos> <risos> começar este episódio com um desafio okay? cada vez que alguém disser como estávamos a falar em off ou como falávamos antes de começar a gravar ou qualquer expressão análoga faz no final 10 flexões por cada vez que disser Ei, não vou dizer nada Isto okay? é um teste de controle Porque toda a gente sabe quem, que este conteúdo é valioso no Patreon o quê? Eu, eu a a que é? basta ver a cara mais. do castro é que eu digo isso imensas vezes como estávamos a falar em... Eu não vou dizer nenhuma vez que eu não quero que ninguém eu, me veja, já, porque, já me de esqueci do que estávamos a falar. Estávamos a falar do programa do Bruno Gueira. Está ah. <risos> ah, boa. Enche. enche. <risos> Pronto. Enche. Temos hoje connosco um par de cúmplices. Como quem acompanha este podcast sabe, nós temos mais ou menos um, um critério para definir cúmplice Há pessoas com profissões respeitáveis... E há, e há pessoas com profissões menos honrosas, ponhamos assim. As pessoas que estão aqui connosco, os nossos competidores de hoje, o Fábio Pascoal e o Ricardo Couto, são a pior espécie de classe, que a pior banho, classe né? que há em Portugal. É ralé. <risos> são humoristas. É verdade. E, como se isso não bastasse, são conterrâneos do Castro, gondomarenses. É por isso que estamos aqui. Val De Valvão. Val é por isso que estão aqui, porque tem um espetáculo chamado Processo. Não. O que é processo? <risos> <risos> não, classe baixa. Classe média baixa. Média baixa. Eu acho que era uma referência ao Diogo Faro, não sei porquê. Ou ao Batáguas. Ah, ok. Ou aos dois. Porque, porque o pois, oh. Quem quiser é, é para, para as pessoas interpretarem, né? Claro. E a pergunta que vos faço é. O Castro pertence a essa classe média baixa gondomarense? E ainda pergunta, pá. Tínhamos que fazer-lhe algumas perguntas para tentar perceber. Vamos não, você, perceber. É, desculpa, vamos fazer uma um parte. É assim: quanto muito é que vos têm que analisar? Não são vocês a mim o nível de, de, de gondomarense? <risos> Caralho! Analisar-se a sua analisar se gondomarense. Mas atenção, ou não. É no, o que nos perguntaram neste momento? Não foi se tu eras gondomarense, se eras de classe média baixa. Ah, exatamente. São coisas de, de gondomar. Sim, chances, sim. Também é a única classe que existe. Mas a classe em média baixa também não é só abrangente. Sendo né? de gondomar, só poderias ser dessa, não? Só poderia ser dessa. Não, é? poder ser dessa em não há ninguém de classe média <risos> alta em gondomar. Não? Ah, está engrandado. Há muito. Isso é uma, uma confusão também que é. Ah, Gondomar é só o pessoal de classe média baixa ou baixa. Não, não é verdade. Há tudo. Só que o pessoal de Gondomar classe média-baixa é de uma estirpe especial na minha, na minha ótica, Sim. classe média-baixa. E eu acho que a classe média-baixa em Gondomar abrange também seja. a classe média-alta, percebes? E a classe se calhar alta também abrange um bocado. Uhum. Estou que estamos a dizer. ali todo num nicho em que, por exemplo, mais é isto. Em Gondomar há duas escolas. No Porto há muitas. As pessoas vão todas para aquela escola, ou seja, dentro de uma escola tens todo um vasto leque uhum. de... Lá estás a falar de Gondomar centro. Nós vimos de uma escola que não é de é a secundária de Valvão. Pronto, não estás a incluir nessas duas escolas, mas é, mas é Já mesmo perdemos beleza. metade do público Não perdemos nada, não perdemos nada. É, é, perdemos nada, é, é fascinante. Isto, Eu acho que sim, Eu sim, é fascinante. Que é fascinante. Mas qual é mas por, a, a, a, a, a, o vosso fascínio por, um, por esta, ou seja, esta parte uh, dos portugueses? Porque exatamente, falam de Valvão, mas é assim: Gondomar, Valvão uh, é um espelho de milhares de terras em Portugal, é, exatamente. É, isso, esse é, ponto mesmo é muito isso, importante, mas mesmo porque isso. é que. Por isso, quem tiver a ver que seja de Leiria, vai ser, yeah, vai yeah, ser Sem dúvida, sem dúvida. Mas de onde é que vem o fascínio por este nicho tão específico, uh, pá, que cada vez mais começa a ser falado, cada vez há mais pessoas a falarem sobre as romarias, desde o Chico da Tina ou o David yeah. Bruno, ou seja, essas pessoas já pegaram um bocado nisso, mas no humor, nem tanto, que eu saiba. Sim, há, há muitos humoristas que são de, de, dos subúrbios como nós somos, não é? E, e, e vais falando dessas questões de classe mas tu aí falaste do, de uma coisa que de facto é muito importante para nós, que é, nós somos de Gondomar isso, tipo, marca-nos e nós achamos que Gondomar é um... pá, como as pessoas já conhecem por... seja, por, olha, falaste do David Bruno que é um excelente exemplo, vai falando também que é essa irmandade que existe entre Gaia e Gondomar mas de facto é um espelho para o resto do país e, e, e se calhar até é um espelho do movimento mundial, não é? Tipo, de, que, que vem <risos> que que vem da...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 Completamente. Totalmente, totalmente. Uma coisa que me irritou uma década na comédia, por exemplo. E yeah, e yeah, isso, isso Com isso culpa para é um o próprio e-mail. Nós estamos a falar de Gondomar e eu faço aqui um, um exercício que é quantas vezes é Gondomar é pantes de piadas? Tipo, ah, é de Rio Tinto. Tipo, ou seja, é um meme quase. As pessoas não conhecem a realidade ou, ou, ou tipo é associada a um determinado tipo de pessoas mas é, uma, epá, é um estereótipo. É um estereótipo cultivado pelos próprios gondomarenses. Eu eu, digo, é tipo, eu brinco muito, com, e nós brincamos muito no nosso espetáculo sobre isso, sobre classe média baixa, sobre o segundo mar. Mas para nós há uma verdade em, em viver isso, superior a, a esse meme. Porquê é que as pessoas acham assim? Estás a perceber? Tipo, a, qual é que é o background social, o background histórico, económico? Mas dessa vocês malta? falam numa questão de perceção externa. Yeah. O que vos podem dizer é que também há uma autorrepresentação assim, que acho que é o que o Castro está a dizer. Em particular, do Fernando Rocha. Era isso que eu, tava, que eu ia dizer ah, Estamos Não, assim. estávamos dizendo aqui <risos> Estou brincando. É que o objetivo não é insultar ninguém. Insultar, não estou não, não a insultar se eu estou a dizer é que não. é. Pá, o, o Fernando Rocha insere-se, por todos os traços e mais alguns de linguagem, no início de carreira dele, em Rio Tinto. Representa Rio Tinto, no sentido em que diz de onde é, fala a minha terra, e há um gajo que é assim na minha terra e outro gajo que é assim. Ou seja, ele faz uma autorrepresentação, representação um, Ou seja, o, o orgulho também lá está, se quisermos pôr assim. Não é necessariamente... É uma questão identitária, não é uma questão hierarquizada. E, esta é a minha classe. Não, é o meu grupo de pertença, é isto. Uh, e, e a pergunta que eu faço, então, dentro daquilo que vocês estavam a dizer, é... Vocês têm uma perspectiva mais na terceira pessoa ou estão a autorrepresentar-se reflexivamente? Não, pá, eu eu acho que nós falamos muito na primeira pessoa não temos uma ou seja nós não temos aquela perspectiva de externa externa estás a ver de jeito, estamos a olhar para uma realidade da qual da qual nos abstraímos tipo é, nós falamos do que nós vivemos e, e, e nós próprios quando nós fazemos falamos classe média baixa tipo falamos do nosso próprio crescimento Pá, eu posso te dar uh, exemplos familiares de, de, de onde eu venho por exemplo do facto de, do vai ficar aí mas uh, a minha mãe por exemplo vem de, de, de, de uma família quase itinerante, onde tinham um pouco dinheiro, tinha um poucos recursos, em que moravam seis pessoas no mesmo quarto, em que os quartos eram tipo, divididos por cortinas. Estás a ver? Não havia paredes. Hum. Miséria. Miséria total. <risos> o, o meu pai, tipo, sempre foi de Gondomar, mas tipo, acordava às cinco e meia da manhã para levar fardos de palha antes de ir para a escola. Portanto, nós vimos e, e, e crescemos em ambientes altamente desfavorecidos. Uhum. Uh, Portanto, Eu não falo de uma perspectiva externa como se estivesse fora disso. Isso mudou o meu caráter, mudou o, o, o a minha forma de ser. E claro que nós, a nossa geração, teve acesso à informação e a, e a ferramentas que os nossos pais não tiveram. E às vezes há uma, uma dissonância enorme. Tipo, eu acabei de dar um, um, um, um, um o mínimo, um mínimo lá possível para a vida dos meus pais. Uma vida certo. difícil, dura... De trabalho. E de repente, eu sou um gajo que teve tipo, a felicidade de estudar, ter um mestrado, ter uma expressão artística como tenho. Pá, essa dissonância que tipo, vi, nasci, uh, cresci e até descobri o mundo através da internet. E os meus pais são info Os meus pais, por exemplo, não sabem mexer num computador. E eu consigo ter uma vida no computador. Isso é produto de uma determinada evolução histórica que não é possível em qualquer. É, tipo, eu arrisco-me a dizer que nós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 é um ponto-chave do espetáculo é, nós podemos estar a falar muito de uma mas não é uma coisa muito self-centered no sentido em que nós achamos que aquilo é um reflexo do país achamos mesmo Sim. que é, há, há, uma, há uma certa vivência naquilo que nós que nós vivemos, passa a redundância, mas que é talvez partilhado por outras pessoas, estás a ver, tipo mediaticamente não, não estás habituado a que pessoas com este background acedam a, a ter uma voz hoje em dia se calhar há mais do que era há 10 ou há 20 anos uhum. mas, é difícil tu veres alguém com estes backgrounds a aparecer no, no panorama mediático e a assumir e a falar sobre a sua classe. Pá, economicamente. Mas, mas eu acho que... Lá está. Eu, um, há cada, há, como tu disseste bem, há cada vez mais pessoas com esse background a falarem sobre onde é que nasceram, a falarem sobre... Um, como tu agora aqui, estás a ver a vida dos teus pais, etc, etc. Yeah, yeah, yeah. Falar sobre as... Pá, as merdinhas que existem, nest... até coisas azeiteiras, estás a ver? Que se passa yeah, ver... yeah. mas assumirem isso de uma forma fixe. Sim. Passar é, a claro. fazer o co... aquilo que eu, por exemplo, o Chico falou de Rocha, e eu a falar, e, e é verdade, era, era, pá, era tipo estereótipo chungas. O Bacarno era. Já, tava... Exatamente. Era chunga, é tipo, é, uma coisa, é um estilo de vida chunga. O DB, por exemplo, já não é um estilo de vida chunga, é um estilo de vida fixe, estás a ver? E, é isso. e eu, eu gosto muito mais. O Chico da tá Tina, idem aspas. Por exemplo, tu vais ver um concerto do Bacar, não ouvi mais e estava lá pessoal com um casco ao lado da equipa da terrinha deles, mano. Sim, mas Essas é merdinhas é que é fixe. É totalmente, mas, é, mas é, esse, é quase uma espécie de proud, de, de, de orgulhoso das tuas raízes. Ou pelo menos, não digo orgulhoso no sentido de as extravasar, mas no sentido de, de, não as renegas, não tentas fugir disso. E tu deste um exemplo, de que eu respeito muito e admiro imenso, que é, o, que é o David Bruno, pá, que... Trouxe isso para, para, para o, quase que o, o mundo do subúrbio, não é? especificamente o de Gaia, não é? que ele domina como ninguém. E uh, ele traz isso para as músicas e tra traz isso com uma certa credibilidade, que não é aquela cena de não, não estamos aqui a gozar com estas pessoas, não estamos a tornar aquilo que eu estava a ter há pouco punchlines, ou como tu dizias agora, estereótipos. Estamos a falar do que somos. Pá, e... É, eu não estou aqui numa de, de, de, de, tipo, tentar ter uma vida de coitadinho. Tipo, a minha vida foi assim, a nossa vida, tipo, advém disso. Pá, é o que foi, vamos falar sobre isso que é o que nós conhecemos. E atenção, ver, eu acho que a, a história da classe média baixa não é uma história de tragédia económica. Pelo contrário, é uma história de imersão social, porque são famílias que na, na geração anterior eram muito mais pobres. E como não. estavas a dizer, tipo, sete filhos. Tipo, o meu pai começa a trabalhar aos 11 anos, com o quarto ano, começa a trabalhar com 22, com um mestrado. É, uma, é o maior contraste, provavelmente, da história da humanidade, uh, entre duas gerações. E isso aconteceu oh, em Portugal por razões muito específicas históricas. história. onde eu sou, a primeira pessoa... da do se A primeira pessoa a ser... Um, a ter, ter ido para a faculdade daquela zona foi a minha mãe. Daquela zona toda. Yeah, yeah. So Posso já dizer-te, então, que não é, classio, é de classe média. Mas, mas, mas o meu pai já... Mas, mas tem o meu pai, bro. És metade. És metade classe média, Não, porque, uh, ou seja, a minha mãe, família é muito pobre, faculdade, estás a ver? Estudou, era, bem, era muito boa aluna. O meu pai, temos 17 irmãos. Uhum. Estás a ver? Já. Desculpa, bro. Vem aí <risos> Não, mas, mas é isso. Oh, pá, imagina, tu não, estás, tipo, tu, não, tu não ligas a televisão e está uma pessoa a falar sobre isso, não é? Tipo, tipo não é acontece isso, isso. É isso. A é Estamos isso. a falar de história, Opa, infelizmente há estes espaços e, e hoje em dia tipo, a internet permitiu que, que essas vozes crescessem Mas, tipo, tu, habitualmente, as pessoas com este background não têm acesso a, aos espaços mediáticos Estás a ver? Tipo, pessoas normalmente... E há uma diferença, desculpa interromper há uma diferença muito grande entre seres mulher e seres homem naquela altura Claro, obviamente. É que como os meus pais me contam, que era a minha... O pai acordava, trabalho, campo, até faltava ninguém ir às aulas, se fosse preciso, muitas das vezes, a minha mãe já ia às aulas Trabalhava no campo, mas era tipo na cozinha. Ou seja, era outro tipo de... Claro, claro. Tinha tempo aos livros, tinha tempo aos estudos. Enquanto ah, que os homens, de... naquela altura, não havia assim muito tempo para estudos. Completamente. ficar a acordar às quatro da manhã, às cinco para ir para o campo pontar batatas. Claro, Deixa-me dizer também que há uma coisa importante, que é, às vezes, estarmos a ter este tipo de discurso, pode parecer que estamos a ser hostis em relação às pessoas que tiverem uma vida, digamos mais confortável, mas não é tudo isso. Tipo, porque, porque é normal... Eu é. <risos> não, não é. Mas é tipo, nós temos amigos e mesmo na comédia, pessoas que têm backgrounds completamente diferentes, que vêm de situações mais estáveis e tudo, e é completamente fixe e é brutal que nós estejamos numa altura em que as pessoas podem falar sobre os seus backgrounds, sejam eles quais forem, atenção! Tipo, não é nenhuma oposição de género, tu tiveste tudo mão beijada, não, tipo, só porque começaste de maneira mais confortável pode ser legítimo naquilo que tu fazes, não é isso que está em causa, percebes? Diz-me, diz-me. Então eu não sou de classe, classe média baixo. <risos> e foi o programa foi de, hoje. de hoje. Foi um rápido, <risos> foi rápido. Foi rápido. Não, tipo, não, tipo, imagina: os meus pais são de facto e eu já não sou. Já tive a sorte de, de, nas, de ser criado uma família com, com condições financeiras para me poderem dar uma vida com. bastante boa. Eu, eu, eu vou dar um exemplo que eu, que eu gosto de, de dar sempre: porque é tipo, eu quando entrei na faculdade, uh, normalmente as pessoas quando vão para a faculdade querem tipo, ah, eu vou tirar a engenharia civil. Primeira opção: engenharia civil no Porto. Segundo Engenharia Civil em Lisboa, não sei o quê. Eu não foi assim. Eu, tipo, eu tinha uma cena que é, eu posso ir para a faculdade porque vou ter uma bolsa, por causa da minha condição económica, mas tem que ser no Porto. Porque não há dinheiro na família para ser fora do Porto. Portanto, tu podes estudar o que quiseres, mas tem que ser no Porto. Yeah. Estás a ver, tipo... Tens que ir de Gondomarense, Tens que ir de gondomorente, tens que tirar o passe e tens que ir. E eu acho que é essa falta de escolha, falta de, tipo, tu não tens a liberdade económica nem social para poderes fazer essas escolhas que te condicionam um bocado o teu percurso. E isso acaba por. por... E a, a comédia é um exercício de honestidade. se nós fizéssemos comédia de classe média alta, é que era estranho. É? Era, era tipo... <risos> Mas sabe, o que é engraçado é que, como é que as pessoas estão a ouvir isto estão a pensar: mas isto é um espetáculo de comédia que eles têm sobre isto. <risos> <risos> mas estás que a pensar, mas por exemplo, eu não entendo essa. Por exemplo, eu, se, se fosse estar para fora, os meus pais tinham. Uma... Uh as condições financeiras para me poderem pôr a estudar ah, não fora. É a classe, mas... não sou é que, Não sou, mas não a falar. <risos> e não, é, tipo, tem e não... E não tem mal nenhum. E, e não tem mal nenhum. Ainda bem. Não, mas... não tira legitimidade nenhuma. <risos> mas, mas, tipo, em comparação, quando eu conheci os meus amigos do Porto, uhum. tipo, eu fiz coisas, tipo, sei lá, eu plantei batatas com os meus, com os meus avós, uhum. eu matei galinhas, uhum. eu vendi-mas, estás a ver? Mas, sei lá, Isso é que um o magro nunca, treinar, nunca plantou ninguém, magro. Yeah, bro, estás a ver tagalinha tipo, fazia merdas de, com a minha avó uh -huh. né? tipo, lá está, tendo obviamente já o background dos meus pais e o, e, e, e o dinheiro que investiram em mim mas fiz merdas que claro. o pessoal do Porto, que é aqui ao lado, não fez claro Porque, bro, em prédios, estás a ver claro, ninguém... exato. e matar galinhas em prédios é difícil é, a sério, está, eu acredito, bro. eu sei facto, Fábio, mas esta perspectiva é partilhada? relativamente à pertença de classe, o que Ricardo caracterizou aqui em muito detalhe. Alguma coisa que tu sejas um bocadinho destoante para perceber esse espetáculo tem pior <risos> não. Vamos acabar mas... a nossa parceria agora. Pá, pai, eu, eu depois escrevo um desmentido. Não, <risos> não mas é, é partilhada, é partilhada. É totalmente, revejo-me nas palavras até agora, não quer dizer que nas futuras, não sei. Ver, mas... então, não me comprometo, mas... E é daí que surge a ideia, é de ser uma perspectiva tão partilhada? Vocês exatamente. -se, há muito tempo, encontraram-se... Sim, sim, nós conhecemos desde, sei lá, nossos 15 anos. E yeah, há no décimo ano décimo ano, na escola secundária Balbão, uh, não fomos da mesma turma, mas conhecemos e... Conhecemos que gostámos da mesma rapariga. Isso foi o origem, é verdade, isso foi a origem. Depois a rapariga deu não uma tampa aos dois, dois. Yeah. Não, não gostava de nenhum dos dois, e um, um coração para não um um ferrego um masculinos. É isso, é isso, íamos ver jogos de basquete. E voleibol. Mas... E não de basquete, é preciso dizer não. isso, não. mas não havia mais nada para fazer. Mas se eram a três? Esse não, é não, era um para ir a 16, era toda a ah, janta turma. a okay. 16. <risos> Vamos todos. E depois? Ah pá, e depois uh, nós uh, fomos nos conhecendo e tínhamos este gosto partilhado pela comédia. Acabámos por descobrir comédia juntos no, no secundário. Uh, o Fábio foi mostrando algumas coisas, porque eu acho que ele tinha um conhecimento mais aprofundado uh, já de, de algumas cenas da comédia. Eu, serv, eu seguia sobretudo uh, coisas... Está Portuguesas. Bonito? Não, pô, estás maluco. Não te, não te, admito, não te admito isso. <risos> Sou de classe média baixa, mas não tanto. Mas, não pá, eu conheci, tipo, aquelas cenas... Nós os dois tínhamos uma, uma influência comum, que também acho que era bastante comum naquela época, que era Gato Fedorento. Nós surgimos, estamos aquela geração que apanhou os sketches, Gato Fedorento é um tipo assim radical, e, e gostávamos muito os dois Contemporâneos. Sim, sim, mas, mas, mas tipo, Oi. nós viemos seguindo as coisas que tinham em Portugal, bem, mas a influência bem. que os gatos futuros tiveram não se compara a outras coisas, não é? Tipo, foi mesmo, e tínhamos isso. E depois o Fábio tinha mais conhecimento de coisas internacionais que me foi mostrando, tipo, sobretudo o Louis C.K. na altura, coisas mais antigas tipo George Carlin e o Bill X, também algum Monty Python que foi descobrindo na altura. E... Portanto, a vossa influência é anglófona? É. Sim, sim. É. muito americanizada, né, né. tem o stand-up também, né, porque é uma, uma tradição mais americana. Certo. Sim, uma coisa que é clara para mim é que se eu só tivesse visto stand-up português, não, não, fazia, não me tinha tocado para ir fazer stand-up. Isso é ponto a é? não tem Não senti, não foi assim que eu senti o impulso para começar a fazer comédia. Achas, mas achas que ainda não tem robustez? Vocês são uns geeks da Sim. comédia. Yeah, um é gig... nojento isso, né quase Vocês acham que ainda não há robustez suficiente na comédia portuguesa? Não, acho que agora começa a haver, mas certamente na altura em que nós já participamos. Eu, eu, pelo menos, sei que não me sentiria tocado para começar a experimentar a comédia, a fazer comédia, se só, tive, se só tivesse visto o vant de Terri, por exemplo. Por mais que tenha gostado e vi, e vi na altura, e gostei, uhum. mas uh, manter tocado da mesma forma que a comédia internacional me tocou a, a querer não teria yeah. acontecido se não tivesse essa influência, eu acho que é partilhado se não tivéssemos Ai, essa influência não teríamos começado e, na comédia eu acho que se nós tivéssemos só visto coisas portuguesas na altura iríamos querer muito mais pra, rapidamente fazer sketch a gato fedorento do Totalmente. que se tem e, aliás, a... pá, no, no básico ter pseudo-grupos de sketch, sketches com amigos <risos> para gravar <risos> com yeah. o telemóvel mas e isso para nos filmes foi, não, mas, não. Isso... <risos> mas isso foi o que... hoje em dia se ver o humor as pessoas mais badaladas do humor nacional tirando obviamente o Bruno Gueira e o Ricardo e a Joana Marques também já mantei, se for preciso uhum. começaram todos com, no YouTube a fazer sketches. não era bem no YouTube, na altura era assim que radical. Não, não era mas, mas... mas estou a falar tipo da nossa ideia. Ai, ah, é da nossa, desculpa, da de nossa geração. No... Foi no YouTube, mano. O Diogo Batáguas, Pedro Teixeira da Mota, o Carlos Coutinho Guilherme. Sim, isso é né? tudo gente do YouTube depois passou. O mas... Guilherme Duarte tinha, tinha <risos> o vlog. Mas depois... é assim, também acho que tem a ver com o facto de eles já faziam algum stand-up, só que ainda não eram reconhecidos e, era o... e hoje o stand-up é um meio muito underground. É, tipo, há um barzinho que organiza uma noite. Tipo, tu, hoje em dia, tu tens um, um bar de, de, de comédia em Portugal, um, um comedy club, por assim dizer, que é em Lisboa uh, e que, que é um espaço só dedicado e que funciona 24% por 7 só dedicado à comédia. Mas isso é, um, é uma experiência muito recente. Tipo, isso não existia antes, existiam umas noites. Só que o meio, uh, i, i, o, essa passagem para o YouTube e a explosão no YouTube acaba por ser um sinónimo da própria pouca robustez que o meio tem, Porquê? porque tu, para ganhares seguidores e para ganhar os following, tu não é em palco a fazer stand-up em bars para 30 ou 40 pessoas que o tens. Tu tens que ir para a internet, expandir o teu público e depois consegues fazer espetáculos, o que torna o meio muito personalizado e não uma indústria. No sentido em que não há uma indústria de comédia em que tu dizes assim... Mas vou ver Mais ou menos, porque tu não tens assim, tipo, vou ver uma noite de comédia. Vou ver uma noite de comédia, tu não dizes isso, tu dizes, vou ver aquele gajo. São não, coisas tu diferentes. Pode, não, tu, há, tenho a certeza que há pessoas que... Mas é muito reduzido. Mas lá está. Mas tu, Desculpa, não sei se queres falar. Quero, quero. Antes de continuar, vocês caíram numa armadilha típica do Castro. Ele, no fundo, não discordava de vocês. <risos> <risos> de onde é que vem essa influência do, do Carlos Coutinho Vilhena, etc? Como é que eles acham que é um produto que vai funcionar na sociedade? Por causa do desgaste de Sim, sim, Porque, não é isso. Fá, não é eu estava isso, nesse não, desenvolvimento. Não, eu vou, eu vou, Era aquilo que o Fábio estava a dizer. Sim, eu sei, mas o que estou a dizer é que que ele disse, ah, se tivesse a ver, ele tu disseste, se eu tivesse só a ver um, portugueses. Pelo, portugueses, provavelmente estava a fazer sketch. Uhum. E até disseste isso de uma forma tipo, ah, estava a fazer sketch como se fosse uma... Se calhar... Ai, não, não estou não não a denegrir. Eu, eu, eu, eu, por exemplo, deixa-me dizer-te que nós temos, e estamos aqui até a falar mais do nosso espetáculo stand-up comedy, mas nós não temos uma visão de... Nós fazemos agora sobretudo stand-up comedy, mas nós encaramos-nos como comediantes que querem faz, quer fazer, queremos fazer mais coisas. Tipo, agora estamos no stand-up comedy, até por se calhar... Uma questão de facilidade, porque é muito mais fácil tu ir para cima de um palco com as tuas ideias. Porque para fazer sketches precisas de ter meios, e para fazer podcasts, ou para fazer videocasts, uh, ou até sketches precisas de meios. Não sei se já tinha dito sketches, mas começamos pelo stand-up porque era a porta mais fácil para, para, para começar. Estás a perceber? Mas, mas nós não nos vemos só como stand-up com nos vemos como comediantes que querem fazer várias coisas. Sim, eu, isso é fixe, mas tu, tu tiras, tu, na minha opinião, se tu tirasses essa parte, essa, imagina que não havia internet. Vamos hum. imaginar que não havia internet. Mano, eu, eu, tipo, eu tenho a certeza que se eu quisesse agora entrar no, no mundo do humor, eu tinha que andar a mesmo da pila, estás a ver? tipo Não é era, não era só ter talento que é ter talento. Só queremos reforçar que nunca lambemos uma pila para entrar num Pois, mas calhar vai ter que acontecer um dia destes. Ou, ou seja, o pessoal... Mano, não me fodam pá. O pessoal para estar... Para o que é que foi? Eu, não, eu, não adoro, de, eu adoro quando de fato, tens esses friends <risos> tô, tô, mas tenho -te com A cara, a cara que eu fiz, eu fiz era de entusiasmo. Desde, assim. desde, atu, desde atores, atrizes que tu no meio tão, tão, tão pequeno que tu para fazeres para chegares ali, tens que estar bem com aquele e com aquele e se não estás bem com aquele e com aquele, estás fodido e o que é que a internet traz? traz uma cena, uma ferramenta que é tu é que fazes o teu público mano. sim, mas isso é fixe, atenção, porque senão também não estaríamos aqui a falar na perspectiva de, é, é a liberdade da internet que permite criar conteúdos tipo este em que as pessoas podem falar livremente isso é que eu curto isso, mano claro, e, e nós respeitamos isso, aliás, é, não é à toa que nós também fazemos e crescemos no, no, na, na altura da internet, apesar de não, no, no, não termos assim muitos conteúdos online, mas opa, é, é, é, a internet tem isso, mas eu, eu não concordo muito com essa cena do Pillas e coisas do género, <risos> uma boa frase, não concordo muito com o Pillas. É uma expressão tipo de tipo da agarraja, mas é que a internet tem, tem, tem de facto essa, essa parte positiva, é que se tu cresces para números de facto relevantes, torna-se praticamente inevitável que as pessoas acabem por te convidar, porque se tu tens following, se tu tens impacto mediático, as pessoas vão acabar de te chamar para coisas. Hum. Então tu achas que numa, numa, numa arte tão, tão pequena, com um meio tão pequeno, uh, tu não achas que se não, houvesse, uh, seja, se não houvesse, ou seja, se não tivesses público de, outra, de outros lados não tinhas que te sacrificar muitas vezes ou dar bem, ou querias, querias começar a atuar em bares. Pronto, tinhas que se calhar dar-te bem com aquele ou com a outra para poder estar num bar que é, é, é tudo por boa vontade. O mundo não funciona com boas vontades, meu. Eu sei, obrigado por mencionares isso, mas, pá, não sabia. Mas... Não, mas, tipo, tu, <risos> tu, tu, tu, tens, tu tens que... Mano, não sei, acho que acho que é fodido tu, num meio tão pequeno, tu vingares somente pelo teu talento. É isso que eu estou a dizer. Sim. Isso é possível, atenção. tipo Claro que tu atingir determinadas dimensões é diferente, mas, mas tipo, tu, tu, tu também não podes encarar... Falando do exemplo dos bares, é sempre um, uma... <risos> muito bom muito bom Deixa eu aproveitar esta, este humor visual que é no YouTube. é um humor físico não é, yeah. um humor é. Físico. mas tipo tu tens uma cena que é, é tu mesmo quando atuas como o pan mike num bar ou coisa do género tu, tu é uma troca de serviços que faz tipo tu, tu, tu vais lá porque a pessoa também precisa de pessoas para para atuar Estás a, é sempre uma troca não é não é uma oferta que te fazem não é uma mão não é uma mão que te estica e, e que te dá oportunidades é tipo tu vais oferecer alguma coisa àquela noite e aquela pessoa também precisa de, de que tu vais lá entregar isso nesta noite sim. ou noutras noites sim, tu para vingares na comédia em Portugal neste momento tens uma fórmula agora <risos> é preciso 7% de talento no... <risos> e deve ser uma música de forte minor pá. <risos> tens que ser quase uma startup tens de olhar para ti quase como uma startup tens de ter uma dimensão comercial tens de ter uma dimensão de marketing tens de ter a parte artística e isso é porque não há uma indústria em Portugal ah, e não há nada errado com isso em termos abstratos, mas ao facto, o facto de não haver uma indústria, uma escada que tu possas escalar há talentos que, que são perdidos há talentos claro. que caem nos creques né? tu nos Estados Unidos podes escrever para um programa antes para ganhares a, a acabou esse país para o passo seguinte ou se calhar nem nunca tens o carisma para estar à frente de uma câmara no YouTube a, a fazer vídeo Mas podes ser comediante profissionalmente não ah, sendo exatamente. o frontman, não é? Porque tens essa indústria, essa indústria alimentada pelo facto de que a comédia é uma marca super indivíduos, é? Claro. é impensável não haver um, um talk show de comédia, ou não haver dez talk shows de comédia em paralelo ao mesmo tempo na, na, na televisão americana em Portugal é totalmente viável não haver nenhum programa de comédia, agora alguns amanhã pode não haver, se, se três diretores de programação em Portugal quiserem que não haja não há sim, e porque são, dá sempre, são os programas que dão mais confusão não é? mais cartas, sim, sim. De, é, cartas de reclamação de, e eles não querem enfrentar isso, não há tipo, não, não há uma indústria da comédia Uh, nesse sentido de... de é pessoalizado. De, é completamente. Ou seja, tu cresces na net. Tu, tu, olhando, mesmo se olhares para alguns dos exemplos desta nova geração que falavas há pouco. Uh, opa, tu, tu, tu, tu vês gajos que cresceram na internet, criaram o seu público e criam os seus espetáculos e não precisam de intermediários, quase. Estás a, tipo, nem quase precisam de saltar para a televisão porque conseguem ter o seu próprio circuito, mas é uma coisa mais de bolha e muito mais personalizada. Ele não pode responder-me Deixei-o sem palavras, Deixei-o estava... é <risos> sem palavras, eu Estava pá. a ver isto a ver como o Castro estava a ser forçado a ouvir, que ele estava... eu estava agitado. Queres falar através de mim, Castro? Não. Você... Eu concordo com o que estás a dizer, bro. Mas o que eu acho é que haver mais opções é sempre melhor do que pior. Percebes? Mas eu não discordo disso. Mas é isso, mano, tipo, tu pá, e yeah, ok, pode, ser, pode não ser a coisa pura. que Eu sei que já, eu já percebi que vocês dois são tipo, muitos, muito purinhos do, da comédia. Hum. Talvez. São, eu acho Nota-se um bocado. Estás a chamar-vos pedantes. Vocês, passam, não, não. vocês passaram classe média baixa para pedantes muito rápido. Não, não, não. não isso é, isso é classe média São os pessoal mais pedante que há. <risos> isso é fixe. Atenção, é fixe. Tipo, a ver uh, um gosto uh, muito genuíno sobre uma arte. Estás a ver? Isso é, é bonito. Eu acho que isso é bonito. Uh, pá, mas... Tu, tu, sei lá, tu, se tu queres passar do nível uh, de pá, tu, se calhar tu tens um emprego tu também tens um emprego, estás a ver? Que e, e, e, e profissionalizar as coisas, pá, eu acho que o caminho é, é um bocado este, estás a ver? Está a meter as coisas mais mainstream e haver um ou um tipo. De, e quanto mais nomes mainstream houver, mais fixe será para quem está a aparecer. Sim, eu concordo com isso, percebes? Sim, mas imagina. Tu disseste uma coisa que é, que é de facto, é, é, é tipo para nós que estamos ne, n, nesta, nesta fase da nossa carreira, como tu dizes temos outros empregos e, e que isto acaba por ser tipo o, o sonho que nós acalentamos e que trabalhamos para, para, para tal. Eu não diria que nós somos puristas, nós acreditamos que de facto, e tu tens, olha, demos um exemplo há, há pouco dos Gatos de Sorrento e do Ricardo de Pereira, nós acreditamos que o humor bem feito pode ser altamente mainstream. Não, precisamos que, não, não acreditamos que isso possa ter, possa ter que fazer uma cedência qualquer claro que nós achamos que temos que ter uma dimensão comercial, que nós temos que provar às pessoas que temos um valor comercial e que as pessoas querem ver as cenas que nós fazemos e, e, e, e consumir as coisas que nós desenvolvemos agora, também te faço um, uma pergunta nesse sentido que é se profissionalizar quer dizer que tens que fazer coisas que se calhar tu não identificas muito, isso também pode ser uma coisa que tu não tipo, eu não me quero profissionalizar a todo custo estás a perceber?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 Achei que roubava muita energia criativa. Que é uma coisa que eu acho que também tem que entrar nesta, nesta equação. Que é, eu estava todos os dias, das 7 da manhã às 11 da manhã, a fazer rádio. Tinha uma rubrica de humor, tinha que estar presente 4 horas no humor. Tipo, o meu foco era aquilo. Só que depois é assim, a energia que eu deposito nisto, tem um outcome importante e necessário para mim, artisticamente relevante? Não tinha. Portanto, também não quis continuar. Portanto, essa questão da profissionalização também não é... Não é tipo, não acho que seja duas vias como tu colocas. Sinceramente. Mas então o que é que é para ti, o que é que é para ti estás realizado profissionalmente? Ou estás realizado a nível artístico? É teres a oportunidade, porque eu acredito isto, pá, eu também isso vem e de coisas que eu, eu, eu tenho formação em cinema, também penso nisso muito, isso também influenciou muito o meu pensamento a nível de, de, de, de produção de, de conteúdos e de, de perspectiva de carreira, por assim dizer, que é, eu não acho que o conteúdo em si tem que ser sacrificado, eu acho é que tu tens que pensar sempre na forma mais honesta para que o teu conteúdo seja vendido da melhor forma. Okay, bro. Isso é. não tem que ser uma cedência ao mainstream. Mas... Quando tu fala em cedência ao mainstream, é, tipo, que fique claro, eu quero ser o mais mainstream possível. Tipo, eu, olha, vou-te já dizer uma coisa que eu e o Fábio partilhamos. O nosso... Eu não digo que é o ultimate goal, mas uma coisa que nós adorámos fazer não é tipo ter uma série no YouTube com muita gente. Também curtimos fazer isso, mas eu e o Fábio adorámos escrever uma série para a RTP na área 9. Tipo, uma sitcom não. transversal. Uma sitcom transversal que pudesse ver o teu avô, tu e uh, mas mas o teu é já preciso. existiu alguma dessas em Portugal? nós os ricos Gato Florento foi isso o fenómeno Gato Florento é, sitcom, sitcom. Não, é não, não é uma sitcom é, estou okay. a perguntar mesmo sitcom. No, formato sitcom. no formato sitcom sim, sim, mas, mas Acham tipo, que seria assim muito inovador eu acho que, por exemplo, eu, eu acho que este formato de classe média baixa é uma coisa que cabia bem numa sitcom, não é? Tipo, Totalmente. A família Totalmente. working class portuguesa, não Totalmente. é? Totalmente. E não é aquilo que se vê todos os dias na televisão, não é? E só disso aí já isso. Normalmente os pobres são sempre aqueles, como tu dizias há pouco, que querem casar com as ricas. Andam muito condescendente, golo. muito Sim. condescendente. Tipo, uh, não Porque não é um conhecimento né? de causa, porque quem escreve comédia tradicionalmente não vem de classe média baixa, não, é? não, não sabemos, Sim. Não sabemos então, isso. Sim, é um problema de representatividade. Sim, mas... Também. também e centralização. Também. E centralização, eu, acho que é um aspecto importante. Mas sim. eu às vezes não acredito, por exemplo, há pessoas que acreditam que esta questão da centralização e da e falta de representatividade advém de quase que um plano maléfico, sabes? Que é, tipo, não, é só natural. É, é, é, natural. é, é, é mesmo natural, porque é, aquilo que eu te dizia, que é tipo, se tu és pobre, é dificilmente vais chegar àquele patamar sim. porque tens que fazer uma escada maior para chegar àquele posto sim, ou a aquele lugar. Uma sociedade mais democratizada que permite o elevador social que vocês descrevem aqui, sim. não é? E eu, eu, é, talvez a ausência de elevador social seja também uma das coisas que caracteriza a classe média baixa. Claro. Ou a dificuldade Você vocês, ah, vocês, vocês são a regra ou a exceção nessa classe média-baixa? a pergunta, pá. Uh, Acho que em alguns casos seremos uh, em algumas coisas seremos a regra noutras a exceção, mas em que é especificamente? Uh, em de de... pessoas com os vossos perfis <risos> se, ou seja, o perfil da ascensão social neste caso, se é a regra? Ou não? É, é difícil dizer, mas, mas é cada vez mais comum essa ascensão social, que é possibilitada pela escola, possibilitada pela faculdade e é cada vez mais comum e eu o trabalho com muita gente que é formada e que pá, ganha dinheiro que, vem, que tem origens semelhantes a a mesma origem que nós, Ué? classe média e baixa e isso é cada vez mais comum e é uma coisa engraçada, que é quando tu filtras por uma meritocracia que nunca é perfeita, mas quando filtras tens uma representatividade de todas as classes porque o, o talento não está distribuído, de, é, mais, é mais ou menos uniforme na sociedade V vem de todo lado. Mas, por exemplo, como, ele, como, como o Ricardo estava a dizer, o talento, e ele estava a fazer quatro horas de rádio, não era por dia. No Mas, ar, pois de trabalhava mais, tava, mais produção. O, e o talento sobre. dele esgotava-se muito rápido. Ou seja, o teu trabalho, as tuas condições, se tens filhos, não tens filhos, tens uma vida fixe em casa, se tens espaço em casa para criar, porque há claro, quem claro. não tem espaço em casa claro. para criar, o teu talento muitas das vezes está condicionado com a tua vida ou seja, com, com, com o tipo de trabalho que tens o tipo de, pá, de amigos que tens e essas coisas todas, porque assim tu podes ser uma pessoa muito talento talentosa se tu não tens tempo para trabalhar isso como é que tu vais também chegar a... por isso quando tu és pobre mano, e tu tens que apanhar o autocarro e por dia fazes 4 horas de viagem Mano, perdes tipo um dia inteiro a fazer viagens lá para o outro, percebes? Claro. Sim, e isso é o um motivo da falta de representatividade é. da classe média baixa nos Os meios artísticos. Os uh. não, não passo Tenho horários muito maus. A não, fez, é a Lundemariano... Não, mas isso. Que é há uma diversão de caralho de Valbão para Gondomar que nós temos a SCP. Exatamente. É, é diferente. É, é diferente. É, exatamente. Olha, é que Eles se distanciaram te logo no início. Nós não, mas... não somos do centro de Gondomar, amigo. Mas, mas atenção, yeah. isso é mesmo... Atenção que eu acho que isso é mesmo diferente. Por claro. ponto-chave. <risos> porque geograficamente, Valbom é capaz de ser o sítio mais próximo do centro do Porto. Ah. E mais longe, ao mesmo tempo. E há, por causa da cena dos transportes, é, é quase um enclave, estás é a ver? Um enclave. É, é, é, é tipo, está protegido. Assim. Mas já, do mas já, mas já, um já pleito, aquela é. zona, zona um limítrofe tem, já um aquela tem. zona limítrofe de Porto, azevedo, uhum. é como diriam os antigos uh, para lá de onde Judas perdeu as botas. Que é uma espécie para de irmão portugueso. gêmeo de balbão, não é? Azevedo, Também, é, é, é são, Nossa, são freguesias minadas, talvez. Tem muita história comum Jogos de futebol que acabavam empurrada, que muito o meu pai me jovens, conta. Mano. Quando havia um casamento entre o pessoal de Campanha e de Valbão, é, é, era falado, era polémico. Claro. Pá, há, essa, há essa irmandade histórica. Assim. Mas Valbão acaba por estar isolado geograficamente. Joga... Não, não é muito interessante falarmos muito de Valbão, mas está é, é. um, um bocado isolado geograficamente, em que tipo, não há um contínuo urbano entre Valbão e o Porto, nem, entre, nem muito entre Valbão e o resto de Gondomar. Ao contrário, por exemplo, tens Rio Tinto, tu fazes continuidade aquariosa. Não há, por acaso sempre uma coisa que eu tinha treinos. Desculpa. Ah, o, que é, o que é que tu treinavas? Eu treinava eu futebol ah, e tinha treinos muitas das vezes um, no campo de válvão. Sabes o, o, o complexo onde, eu acho a que tu, onde tens o, a pista de Tão, a pista de volta Pronto, aquele grande. Um, e eu, eu lembro-me de os, os filmes que era, que é super perto de minha casa os filmes que era eu sair de, de autocarro, porque tinha que pegar pai três autocarros desde minha casa para chegar lá que é tipo de carro, são dez minutos. Queres ver uma cena do caraças? Eu tinha um amigo meu na faculdade que era de Aveiro. Estava mais perto ao Porto que tu, se fosse preciso. Yeah. Dourávamos é. o mesmo tempo, yeah. uma hora. Se tu quiseres ir tipo Valbon para Fanzas, mais vales ao Porto e apanhas o autocarro para Fanzas. Yeah. É. É horrível. É. E é. Tipo, imagina, é, é como tu dizia, tipo, é mesmo tipo a 100 metros, estás a ver? Tipo, quem, quem conhece tipo, aquela zona do Freixo, que é uma das entradas principais para a cidade do Porto, tipo, Balbão é aí. É. Tipo, Balbão é aí, estás a ver? Tipo, o, o rio do rio Ouro passa em Balbão, estás a ver? Tipo, é, é uma coisa facilmente identificável, mas a maior parte de pessoas não conhece, não é? das Vila Verde é Balbão. É, yeah. Que é tipo o museu... É a Braga também, é a Braga também. O <risos> museu da... De, de, de, de, de... Aquele museu, é em Balbão aquilo? O Júlio Rezende. Eu não sei, o que, que, que, que é que do freixo. É Fundação... Ah não, desculpa, isso já não é Valbom. Já não é Valbom? Então não. está à fronteira. Não, não, está, é, está é, é a última fundeiro. coisa antes de Valbom. Ah, okay. é, é a última coisa antes de Mas é... Dos tá, ah, é, é, é. É, ah, é, mas é... é, é mas digam-me é, é é é é só uma coisa. Vocês, no vosso trabalho, vocês não têm aquela coisa de dar... Ou seja, vocês falam muito, protegem muito o que é vosso e picam um bocado o que é dos outros. Não têm isso? Por exemplo, falarem... Na, na naquilo que vocês não falam da, da classe média baixa não gostam também de picar quem não é de, quem não faz parte da vossa ou seja pessoas de classe rica pessoas sim é só ou, tipo não tem, ou seja vocês não dão trigger aos outros só falam de, para vocês eu, eu, eu pelo menos o meu ponto de partida acho que é, em global para muitos comediantes é sempre na ótica do, do observador não é? nós estamos dentro mas estamos ao mesmo tempo um bocado fora de tudo yeah. e isso é verdade para o nosso meio é verdade para o meio dos outros temos de facto observações que tipo pá, eu não percebo pessoal de classe média alta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 Que vocês fizeram na vida. Devias ter mandado por e-mail essa antes, pá. Não, pensa, isto também corta-se. É pá... Uh, cenas de classe média baixa Tipo, aquela fiz... merda que tu sabes que estás a fazer, que tu olhas-te e dizes mesmo Puta que parede. Tipo, Nota-se mesmo que, pá, o teu pá ensino-te a fazer. Ou uh, um título tipo ensino-te a fazer. Oh, pá, eu Tipo, uma esta semana é muito engraçada, pá. Que foi... Uh, tive um problema na internet. Uh, tipo, foi, acho que é comum isso. Uh, ah é, yeah. em Valvão deve ser como um pra caralho. Sim, sim, mas imagina, <risos> falhou uma internet, eu liguei uh, aos senhores e ele disse, ah, vamos mandar lhe -o, o técnico. E nós dissemos, olha bem, e o técnico? E então, a conversa em casa foi, esconde o aparelho ilegal que nós temos ali para descodificar os canais porque vem cá o técnico, estás a ver? Ok, tem Portanto, isso. temos um aparelho daqueles ilegais para Não sei se ia dizer isto, mas... <risos> oh, <risos> corta, corta, corta. <risos> mas tipo, estou a dizer, a cena mais recente, estás a ver, de... de, de este que aconteceu esta semana, mas são -me tantas, sei lá. Por exemplo, uma cena que nós, tipo, que é, que é um, um staple da classe média baixa é odiar o teu patrão. <risos> tipo, o, todo o pessoal da classe média baixa, o maior ódio que tem na vida é o patrão. O, é o patrão. E a sogra? Não é o Fernando Rocha? Eu sei. Eu vou mais para o patrão. Fábio é muito Fábio é muito Fernando Rocha. E, uh, e nós na pouco tempo estávamos a fazer essa reflexão tipo a yeah. dizer mal dos patrões e tipo pá estamos a ficar os nossos pais mas estamos a dizer mal do nosso patrão tipo porque o maior ódio na vida dos nossos pais era ah, o assim, patrão tu, é, isso é uma coisa é, é mais um, uma, uma coisa emocional não é eu estava mesmo a ir a atos do dia a dia estás a perceber eu lembrei-me de outra que foi uma vez sabes tipo no Jumbo agora é ao chão uh, tem umas cenas de de tu self-service de frutos secos estás a ver tipo que tu pesas aquilo e e é, mas é, é tipo, és tu que fazes isso. Pá, e eu descobri um sistema que é tipo: ninguém está a ver, vou pôr tipo nozes. Ou, ou melhor, tipo, não, era castanha do Pará, que essa, e, essa merda e, é barata. E, tu... e pesas tu e metes para lá tipo, há, uns, uma... uns, uns, uns pinhões. E uma vez fui apanhar, <risos> tipo, ia na caixa e a senhora: isto não é nozes? E eu, ah, não, a tu fiquei que eu não quero. Eu fiz isso com as bananas a madeira. Depois meio que... Também fizeste isso antes, do... Sim, eu, eu, eu fui mesmo apanhado, tipo... Mas eu não fui apanhado para cá. E a senhora disse, isto não é, e eu deixei ficar lá. Que é? E esquemas para arranjar. Ou vamos embora. Esquemas para, para poupar dinheiro. É isso, yeah, uma esquemas coisa para muito... O de... yeah, meu, meu pai tomava café todos os dias no parque nascente de Borla porque ia yeah, tipo a Nespresso, estás a ver? <risos> <risos> ok, e tu, Bessa? Não tens microfone, pois é. Pois é, e tu, Chico? Qual é a é? coisa de classe média baixa que tu... Difícil, não é? Era, era preciso ser muito ilusório para, para eu ter essa experiência de vida. Não vou fazer apropriação cultural. Não. É, e isso é que era é incrível. Nós a começámos a acusar pessoas. De... Mas olha cá, às vezes ah, Na apropriação cultural. É muito comum as pessoas querem se fazer mais pobres com o que são. É mais é ricas. É mais, não, não mais acho que assim, mais ricas. é. acho que cena tu é para mais. O que bro? Não concordo mesmo. É, eu, é tu, há um bocadinho ah, coitadinho. Eu, por exemplo, estou em pau. Que é bem de coitadinho? Sim. Mas tipo, tu queres parecer sempre mais não acredito e por não não ricos. tu queres parecer mas por exemplo tu não conheces ninguém ou tipo há exceções para tudo não é? há canivais, não é canibais mas tu não conheces ninguém que diga eu sou rico não, A eu, assim, não eu sou eu tenho um argumento bem, muito forte tu vai ver vai ver as as audiências de tipos tipo o salgado uh, o Ricardo Salgado do banco sem um ele diz assim eu dinheiro não eu não sou rico tipo dinheiro são aqueles americanos tipo, os gays mais ricos de Portugal sim. dizem que não são ricos sim. É, tipo, e é, é diferente. Ser... Eu concordo com isso, só não vou validar esse argumento, Olha, -dando... Eu... Mas por acaso eu estava a pensar, estávamos a falar, nós temos estas a de mescoitadinhos. Por exemplo, este exemplo, o, o Sebastião Bugalho. <risos> <risos> <risos> foi isto. Gostei que foi isto? Uma, não, uma porque... referência intelectual do panorama português. Não, porque, eu, porque ele disse no, no gocha que sentia-se muito bom. Hum. Uh, no, naquilo que eu faço sou bom. Sim, disse que era o melhor, não é? Uh, ele disse que era o melhor. Eu acho que ele disse. Não, eu acho, aquilo que eu acho que ele disse foi, eu não me considero o melhor, mas sei que sou muito bom. Ok, ok. Acho que foi isso que ele okay. disse. nem que, que ele sim. faz, não sei, do político, pronto. E obviamente que o pessoal caiu-lhe em cima, caiu em cima, tipo, estás baga-barolas, é que és muito bom. Isso dito, por um, por um, sei lá, por um Travis Scott desta vida, estás a ver, era tipo, yeah, o gajo é muito bom, estás a dizer que é muito bom. Como é que se chama o gajo? O Sebastião Vogueiro? Não bezes um gajo chamado Fábio Pascoal a comentar política na televisão portuguesa? Um Ricardo Fernando estás a ver? Ou um Pedro é ainda, Daniel, estás a ver? É, é, é, é. Um Sandro. <risos> um Sandro, estás a ver? É isso, estás a ver? Não, mas tipo mas não, não, é isso, isso. Mas não era isso que eu estava a dizer. Eu, eu, eu, sei, eu, sei eu isso, falei mas... da... Sim, ok, obviamente que ele é de famílias com... Sim, não, mas, mas tipo é isso que se falava cada um bocado. Tipo, o Vás acesso... Ah, bro, cuidado. Não, mostra, mas é. Não sei. É. Ela é filho de uma jornalista. E... Ah, essa classe <risos> privilegiada em Portugal. <risos> não, ah, não, era o tempo das vacas gordas. Não, mas de... repare, ele começou a escrever em né? jornais. Sendo filho de uma jornalista aos 18 anos. Mas, espere. Hum, não estou a pôr em causa porque eu acho que ele de facto pode ser competente, não é isso que eu estou a pôr em causa. Só que o meio de chegar lá é um bocado. é uma escada menor. Claro. Sim, mas o que eu estava a dizer, um gajo que diz que é bom. bom. <risos> eu, eu, eu acho que sou bom a fazer isto. Eu estava a pensar no que eu estava a dizer há bocado e se calhar nós, nós caímos muito mais rápido como um português em cima de um português que se acha que é bom porque nós não temos essa temos esta falsa humildade em nós Sim, há um pudor em dizer eu sou bom eu consigo fazer eu tenho dinheiro por isso é Sim. que toda a tua gente diz eu não tenho eu sou de trabalho Fábio, faço tá dinheiro, não está cheio de dinheiro não está cheio de dinheiro cheio de dinheiro mano mas não diga a ninguém mas. <risos> não mas é, até o Ronaldo tipo as pessoas não gostam há um há um desconsiderar do Ronaldo pai ele é convencido tipo é o melhor do mundo tipo pá mas é claro. mal visto. Mas acho que dizer que é bom e, e, e então estamos a falar mais de uma afirmação do ponto de vista de ser rico ou ser pobre são coisas diferentes. Estás a perceber? Sim, mas tu te, se tu tiveres dinheiro e automaticamente a dizeres que tens menos do que tens estás a diminuir porque assim a riqueza ainda é um parâmetro de, de avaliação entre sucesso, pessoas. Sucesso. Sim, sim, sim. sim sucesso, isso próprio sim, sucesso. da ideia do que pode ser o sucesso, né? porque isso é sempre relativo também. Sim. Pronto. Está feito? <risos> não, não, Estou a brincar. Um... Vocês falam bastante de honestidade artística. Sim. Eu quero retroceder aqui ao início da conversa, quando se fala do Fernando Rocha. Não. Que eu quero dizer, não vou ofender a vossa. Não é isso, não é isso. O já, já foi. O Fábio também. também Fábio. Foi, foi. Podem ver. Essa parte é muito importante e também gostaria de lá ir, que eu acho que a melhor publicidade ao vosso trabalho é, é, é a divulgação lugar. do trabalho por esses meios democráticos. Mas é uma discussão para daqui a pouco. Se vocês Uh, há pouco não negaram que o Fernando Rocha faria parte desse grupo da classe média baixa que vocês caracterizam hum. certo faz parte ok já não faz parte o, agora o, o que é, é que o que... tá bem mas isso é um ponto importante e depois podemos ir a o isso é. É, exatamente o que é que o que é, é que, que, o que, o que, que, que Rocha, vocês, vocês falaram de, daqueles estereótipos e também não, não negaram que ele se representava portanto vou pensar que os assumem ou já me dizem vocês caracterizam a mesma coisa, tem uma abordagem diferente. A honestidade artística é a mesma? Entre vocês e uma pessoa que faz mais uma autorrepresentação como o Fernando Rocha? Eu acho que, eu acho que há honestidade na, no que ele faz. Há, há uma honestidade no que ele faz. Uh, por, pelo facto de, de exemplificar uns estereótipos ou ser a, uma caricatura, não é necessariamente desonesto. É a manifestação dele de, da universidade dele, e eu acho que ele é honesto e ele é aquilo. Para começar, eu acho que devemos definir o que é que é a honestidade artística, porque eu, eu estou aqui muito a apanhar: o que é que é a universidade artística? Não sei... eu, eu acho que quando bater, o que é que é isto? Porque assim, se eu quiser bater, estás a ver? Eu, sou, eu quero bater, seja como for. Eu estou a ser honesto artisticamente. Se o meu objetivo é bater, não, mas, mas é isso, eu acho que é isso que, que o Fábio está a dizer. Porque, porque, por exemplo, às vezes confundes honestidade com intimidade e não tem a ver. Tipo, tu, tu para seres honesto não tens de tá estar bom. a contar uma história verdadeira. Tipo, tu, imagina, tu vais para. Para tu, tu, tu, tu, tu, tu, para seres honesto, contigo, ou seja, com a tua vida, tu convém, estás a, a falar sobre ti. Mas se o teu objetivo uhum. é ser honesto uh, com a tua arte. Tipo, mentir, que claro. poderá ser uma honestidade a atuar. Não, claro. ver? Exatamente, mas, Exatamente. mas, mas é isso que o Fábio vou, está a dizer. Eu acho que estás a fazer sentido, mas eu acho que isso também era o que o Fábio estava a dizer, que era no sentido em que a honestidade, agora, nós podemos é fazer considerações sobre se, se a concretização daquilo é boa, ou não? Isso são julgamentos que nós fazemos sobre a arte em si, mas tipo, a honestidade artística, ela existe, pode não ser representada segundo os teus próprios valores. Isso é justo. Ou seja, eu posso não gostar do que ele faz, mas reconheço que há ali é honestidade artística. Ele é, de facto, aquilo. Sim, a honestidade é importante também dizer que é isso, que não é necessariamente tu falares sobre a tua vida. Pá, o Dimitri Martin não tem nenhuma... O Bob não, Barnet, não, não é? ta, Sim, não está para a janela para aquilo que é a vida dele, mas é extremamente honesto, porque aquilo é o pensamento dele, aquilo, é pensamentos aleatórios, mundo, é a visão do mundo. E isso é honestidade. O que seria um exemplo de não-honestidade, tipo, eu que nunca fui ao Urban, não saio à noite, eu usar punchlines do Urban porque sei que as pessoas riem-se quase reflexivamente, ou riam-se há três anos. Mas o teu objetivo, é isso que eu estava a dizer, o teu objetivo é chegares ao maior número de pessoas possível. Mas isso não é um objetivo artístico, acho eu. Isso é um objetivo... Não, é... ou seja... Não, mas é é um é, não, de ser, não acho que é um objetivo artístico. Acho que isso pode ser um objetivo de, de afirmação mediática. Que eu não estou não não a retirar honestidade disso. Atenção, estou a dizer que, tipo, que é completamente honesto tu dizes assim, eu quero chegar ao maior número de pessoas, quero ter esta opção de carreira, mas eu não acho que seja uma opção do ponto de vista de... de de craft, estás a ver, tipo de, de, é. de, de produção, é, é, uma, é uma escolha que tu fazes do ponto de vista mediático eu não estou a retirar nem estou a diminuir, eu sou fazer aqui, nós também temos todos que fazer, tipo, escolher ir a um, a um podcast ou outro pode ser uma escolha claro. mediática mas, e artística também. É que estão os limites? Neste caso foi a vossa única escolha, mano. É verdade, <risos> é verdade, é mesmo. Eu, eu, eu, eu quis introduzir este tema exatamente porque eu não, eu não sei onde é que estão esses limites. São difíceis, claro. Uh, porque, por mas exemplo, eu concordo com o que estás a dizer. stand-up comedian... Tipo, desculpa, mas fala. Não, eu só estava a pensar, porque é, é, mas tens uma visão muito pura das merdas. Mas fala, desculpa. Estou aqui ser acusado disto, de pá. Desculpa, fala, <risos> fala, por fala. caso, eu fala, tenho fala. que... <risos> Se quiser, desculpa. Não não, não, não, não, desculpa, fala. O stand-up comedian tem um objetivo muito claro. Fazer a plateia rir. Concordo. Certo? Concordo. Concordo. concordo. Se vocês tiverem uma piada sobre... Tu não sais à noite, não é, Fábio? No, pá, não. não. Mas sabes que é não, que é uma sei. punchline daquele local? é o escada. Pronto. Se tu tens uma piada sobre o escada e vais atuar a beija, as referências podem não ser as mesmas. Tu, provavelmente prov, não sei se tu o farás, mas acho que a generalidade Adaptas. das pessoas faria uma adaptação. Ou diria algo aproximado, ou diria que é o escada, aposto, que é como mas, o x daqui. Mas eu, eu acho que tu aplicas isso à comédia, mas não aplicas a mais nenhuma arte, porque tipo, tu dizes assim o oh, oh Pissarra, Diogo Pissarra, tu se, tu, tu, tu, se tu tocares aqui oh, na Queima das Fitas, a garagem da vizinha do Quimarreiros vai ter boé sucesso. Tu vais tocar? Ah, não, que não faz parte do meu repertório, mas é diferente. Porquê que é diferente? Porque, porque o objetivo uma música da não expressão é... artística do Pissarra não é, é, é tão, tão definido quanto o teu, e, e é muito mas mais reação é porque, porque a reação que é que eu não acho é, tão que, é tão mais. que isso é uma desconcentração sobre a comédia, não é nenhuma. Eu acho, eu que, eu acho que é uma valorização da é comédia. Eu acho que não, eu acho que é. Ah, então peraí, então. O, o, o teu objetivo é fazer rir? Qual é o objetivo da música? Qual é o objetivo do cinema? Mas, mas, Qual é o objetivo mas, mas tu achas que vale qualquer coisa para fazer rir? Porque não, eu... não, não, não, não, não. Mas, é que dizes, mas é, repara que reparte dizes o teu objetivo é fazer rir. Há bocado deste um exemplo do Fernando Rocha, por exemplo. Sim. Como não, há, há, há, vídeos, há muitos vídeos sobre isso. Fazer piadas com o Tiburcio por exemplo, fez de facto pessoas rir. Tipo, a ideia de chamar e de fazer uma voz uh, supostamente africanizada... Uhum. Faz rir as pessoas. E eu sei que isso faz rir as pessoas. Vou fazer isso? Não, porque não é honesto com a minha intenção artística. Mas, garantidamente, há provas factuais disso. Isso faz rir. Certo. Mas eu não faço porquê? Porque não é a minha maneira de ver mas o vais mundo. Mas vais-te rir a ti? Não, mas, mas ele está a falar, por exemplo, da perspectiva do público. Ontem estavas-te a cagar a rir. Agora. <risos> mas isso foi porque não estava nada. Dizes Sim, mas o que ele está a dizer. O que ele está a dizer é. A mim próprio. É que tu. Dependes da perspectiva do público. Não, eu acho que isso... Não, eu... Mano, imagina, de certeza que há aí um festival que o objetivo é fazer as pessoas não se rirem e a piada é mesmo essa é a meta. Mas não há nenhum, nenhum, nenhum propósito, corrija-me se estiver equivocado, em que a reação da comédia não seja... Fazer rir. Mas, não, completamente. Acordo, mas, isso, mas isso não quer dizer que... que tu tenhas que fazer qualquer coisa para, para as não, pessoas rirem. Não, não tens que fazer nada, não disse que tenho. Eu perguntei se vocês fariam isso, porque eu quero perceber onde é que está o limite, essa honestidade artística? Não, eu acho que o limite é, tu, tu fazes uma coisa porque te identificas com ela e esperas que alguém se ria também, Sim. ou fazes uma cena que tipo, papai eu sei que isto não é fixe, eu nem tenho este pensamento, mas acho que é garantido que vai fazer rir. Isso é a desonestidade. Mas então as piadas problemáticas, em que, em que a posição do humorista é precisamente subverter a situação e dizer que faz algo uh, horrendo, pronto, já seria uhum. cancelado hoje em dia, mas que faz algo que é contra a moralidade vigente, uhum. ok? Mas não vais assumir que aquela pessoa defende aquela posição. Claro, claro. Não é? mas, mas vai estar, a piada aí já está no caso de... É dizer, a piada aí seria alguém dizer isso em público ou... Uh, ah. A, a sugerir que aquilo é engraçado, não, essa a é a parte não. da piada Mas ele não está propriamente a, ele está a expressar algo que lhe é intrínseco, que é um pensamento uhum. naquele sentido, mas não é algo com que ele se identifique propriamente, ou é? é a minha, ou é no, noutro sentido, a pergunta é mesmo essa. Mas é, acho é, que identificas é... o, que é que é, o que é que é honesto? Eu, eu, eu, aí vou ser mesmo fundamentalista e dizer é honesto no sentido que te faz rir a ti também é uma coisa que tu achas piada realmente se tu achas, é honesto e estás a partilhar com outras pessoas uhum. se estás a fazer porque achas que é um meio para atingir um fim não é honesto artista. Então, então, desculpa, tu imagina tu estás em casa, estás a escrever o teu texto, estás a ver e no meio de um beat, tu tens ali uma coisa que não te faz rir a ti, mas tu sabes que aquilo ali faz rir a, ma a maioria das pessoas como é que ti... sabes? para vocês, desculpa, bro. quem trabalha com, com humor sabe perfeitamente que há umas coisas que resultam melhor e outras não, mano para não, vamos... desculpa, eu então, isto é verdade, mano, tu estás a escrever um texto, estás a fazer... Mano, estás a escrever uma merda qualquer, sabes? Aqui, eu acho que as pessoas vão rir aqui. Obviamente, podem acontecer. Sim, ok, isso, mas é, diferente. Tens... isso é diferente. Mas tu tens tu, o... Tu tens um tu ritmo, o público, mas... mas, mas tu, tu estás a ver? tens é. garantido que as pessoas se riem ali. Sim, sim, é verdade. Mas, mano, tu contadas as... Pá, foi que sei eu que eu saí... Nunca, eu nunca fiz stand-up, estás a ver? Uhum. Mas, eu, pá, eu escrevo... Eu escrevo e todos os dias faço merdas para pôr no Instagram, estás a ver? E aquilo é tem que ter piada, senão as pessoas não me viam. Pá, eu sei que claro. se eu escrever isto... É, aqui é que está a piada, na minha cabeça, mas... Tenho senão, que o teu ponto. e vocês estão a escrever um texto, imagina, um texto de 5 minutos. Vocês sabem que na vossa cabeça aquilo e aquilo okay. é onde está piada. Pode até não ser aí, até pode ser no outro lado, estás a ver? Sim, mas, tu percebe, texto, tipo, vocês tu, tu constróis para ali, para aquele momento, sim. Sim. Hum, Imagina que tu estás na tua cabeça e chá, não tem piada, pá, mas tu sabes que, que as pessoas vão rir. Tu metias ou não metias? Bem, mas que não fosse, que não fosse aquilo como que, que, por exemplo, imitar a Tiburcio nada que, que, seja, que, que seja potencialmente problemático, que seja uma coisa assim, pá, banal, estás a ver? Mas tu irias pôr ou não irias pôr? É uma isso é uma situação de conflito de honestidade, Eu não lá está, e a, e a perseguição da honestidade artística é uma perseguição, perseguição contínua, e, e se calhar todos são desonestos em certo ponto, mas é, esse é o conflito da honestidade, é esse, é precisamente esse que tu ilustraste. Estou a partir de microfones, não sei o que está a passar. <risos> está a partir, eu, não, não, mas ia. Tu viste, não viste, meu? Isto de repente que mas desculpa, diz. Eu, mas, mas eu acho que uma coisa fixe para ilustrar isto é... Será que nós já fizemos piadas que achamos tipo... Isto é foi um facilitismo nosso. É que fiz ao início. A resposta e é sim, completamente. Posso também, que ainda sim. faço, mas tento fazer cada vez menos. A resposta é sim, completamente. Tipo, há coisas que eu... Ainda por cima, como, eu, como o stand-up comedy em específico é uma, é uma arte em que tu quase que ensaias para tantas pessoas porque tens os espetáculos de teste, digamos assim. Uh, pá, Mas tu uma... o lá... Sim, o sinal não, não, não, não faz espetáculos de teste. Imagina que ele está tipo em VR, estás a ver? Ele, ele de boxeiro no quarto, com os óculos VR, a testar material. <risos> é, é o futuro. é o algoritmo assim, de inteligência artificial. Que se é. ou não, mano, não estás a ver tecnicamente Tecnicamente, pelo que eu... Olhem que não, parece que pelo que eu vejo ele adora as coisas que diz mas... Uh, uh, uh, uh, não, não. Tóxicos, tóxicos. Não, não, estou a brincar Rir, pois não, rir das, das próprias uh... piadas bom. Rir das próprias piadas Eu às não vezes sei. tenho piadas incríveis, mas olha, aconteceu-nos uma coisa com este espetáculo que... É Imagina, nós às vezes saímos de palco que é tipo cagando a cena, tipo, mas aconteceu-nos uma coisa brutal para este espetáculo, nós fomos fazendo tipo stand-up comedy nestes meios mais underground, mas quando começamos a preparar este espetáculo sentimos os dois exatamente da mesma coisa que quando começaram a pôr no papel a organizar o texto foi tipo, estávamos a falar os dois nós não temos piada absolutamente nenhuma não. zero, estávamos tipo, a achar que que éramos absolutamente ridículos e que éramos uma fraude a síndrome do, do impostor não é? mas depois as coisas até correram bem na primeira data e até abrimos agora as outras não, mas por acaso, no que toca por exemplo, eu, eu, eu acho que fazer stand-up eu nunca fiz mas acho que fazer stand-up gostavas de fazer? não, não não gostava. Neste momento da minha vida não gostava. Ok. Um, eu acho que é das coisas... Porque ele disse que as pessoas que fazem stand-ups têm uma vida de merda, não foi? Foi, foi tipo o subtexto Sim. disto. Não, não, não. Não não. Estou não. brincando não é é, eu, eu gosto de música. A ver? Nunca, não sou não. músico. Eu gosto de cinema. Claro. fiz um filme. Não, tu podes gostar muito de uma coisa e não queres fazer Obviamente, claro. São coisas distintas. eu não sei, não, não, não, epá, lá, eu para fazer uma cena assim, eu tinha que fazer tinha que estar investido para fazer, senão não, tipo, não, não conseguias experimentar ter, só. Não conseguias ter uma relação casual com isso, tipo se dedicasse-se àquilo, tinhas que mesmo dar-lhe tudo, não é? Eu, eu experimentei sushi, pronto. Tipo, eu posso experimentar coisas, mas há ah, merdas que tu sabes que se te meteres vais, tipo, sim, sim, sim. pronto. Um, mas o que eu estava a dizer, eu acho que o Chico disse, tu deste comparação de Pissarra, e o Chico falou de se uma pessoa vai à escada, se for a beija tem que adaptar o texto, e tu disseste, pá, mas isso até estás a desprezar ou a diminuir a comédia. Foi assim qualquer coisa, não foi? Sim, sim. Foi, não foi? Já falámos já. Ele terá que esclarecer. Não é? Tenho eu? Não. não. Estou arguído. Mas eu queria dizer que eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, precisamente o contrário. É, precisam, é precisamente enaltecer aquilo que um stand-up que a Miriam faz que é tão, é, tão, é tão diferente do músico porque assim, mano, o, o melhor beat para mim de sempre um dos melhores beats de sempre que é o do CK, o, um, o uh, como é que se chama, mano? o Maybe, But, estás a ver? em que ele está a dizer uhum. yeah, escreva turepia é a pior né? coisa do mundo mas pronto yeah. um, ou o do Tom Segura do Bike, estás a ver? Mano, eu já havia vídeo para aí três ou quatro vezes, rio sempre. Uhum. Se eu ouvir mais duas ou três vezes, vou deixar de morrer. Uhum. Eu, eu, adoro, eu adoro, sei lá, Rugged Man, que é um rapper. Mano, eu que eu já ouvi um, uma, a mesma música deles para aí duzentas vezes, estás a ver? E eu não me canso. É a diferença. A música, tu podes repetir a música constantemente. Sim, sim. A comédia tu não fazes isso, mano. Tu não consigo não, fazer não, isso. Eu, eu, A comparação que fiz, uh, não tinha a ver com... Claro que música, comédia, cinema têm todos os diferentes e têm todas orgânicas e linguagens absolutamente distintas. O que eu estava a comparar era em termos de honestidade, ou seja, tipo, tu, tu não pedes uh, a, um, a, um, a um músico para adaptar o seu repertório porque, se, porque pensas que vai ter mais impacto, como também acho que não deves pedir a um comediante para fazer o mesmo. Pelo menos é assim, eu Mas não é faço... Ao, ao comediante fazer isso, não, não considero que seja Sim, inteligente. Mas mesmo Tu me me tipo, a... tens uma piada do caralho. A punchline é uma merda específica de Valbão, estás a ver? E se tu fores, um, se tu fores, a o Mano, se, se, se, se tu, a, mano, tu tiveste duas semanas a escrever aquele texto... A piada está lá, mano. A piada é boa e está lá. Só certo. tens que mudar o lugar. Só tens que pegar. Sim, sim, sim. No mas café é Prisma e meteres o café da terra deles. É só isso tens que fazer, mais nada. Mas isso é distinto. porque o que ah, é tá o Chico bocado. mudar o, o spot. Mas isso, mas isso é distinto, ou seja... Tipo, tu mudares uma referência na piada, não muda o espírito uhum. da piada. Uhum. E o espírito da piada são coisas diferentes. Mas o espírito, não é, do espírito é, eu, tá. que é... o espírito. Não, não, não Mas é por é, é... É bom anti... que o não, ponto eu, do não, teu vídeo não, não seja de de simplesmente a uma ação. menção ao Claro. Porque, se for, é o é Imagina, imagina, estás aqui no... Porto. pode ser todo o contexto. Sim, opa, se eu tiver uma coisa muito específica de Valbon, é óbvio que não vai funcionar a inveja. Não faço, Pronto, porque eu não vou conseguir incorporar a inveja. imigrante em França, Por exemplo... Não, é a mesma coisa, se, se eu não conseguir, se eu achar que não me vale a pena sequer, é muito específico, não vou fazer naquele público, eu, porque eu... se eu tiver a adaptar também não vai funcionar, porque vocês vai perder a especificidade. Que o Siquei a primeira coisa que o Siquei fez? Sim. O que, que, que, que é que foi? Eu o Siquei? Que é tipo, vocês os dois, ah, Siquei, Siquei, Siquei, e eu, muito bem, Sim. gosto do Siquei. Está a olhar para cima tá ou estava lá? Tu, tu, era 20 um Os vou te ser sincero, ainda bem que pegaste neste exemplo, mas força. Que eu vou dizer? Só para te ameaçar, não estou a Não sei o que dizer já, é assim. mano. Já, sei. Primeira merda que ele disse foi: chegou lá, pegou no microfone e eu siquei. Não ao piçarro. Só siquei. Não abraço só pisar. Eu gosto do siquei, mas eu prefiro o Ele pegou no microfone e a primeira coisa que disse foi fazer uma piada entre Porto e Lisboa. É, agora, é, é, é, isso é um excelente exemplo. porque Porque ele não foi uma piada a Porto e Lisboa. Ele, a primeira coisa que ele fez em palco foi falar sobre a sua experiência em Portugal. Mas o que é que fez-me fez dizer lá a coisinha Porto de Lisboa? Não, não, não, espera aí. Toda a Francinha. Espera aí. Olha, ainda bem que foste buscar isso. Ele foi buscar referências locais, mas ele não altera mas o fudido. texto. Imagina, o texto Sim. que ele faz em Portugal não é o mesmo que ele faz em Espanha. Estás a pessoa com Mas se é calhar chegaste a Espanha. Chegar... Mas também falou dos espanhóis. Não é isso, mas se não... calhar chegaste a Espanha e fala dos portugueses. Mas, mas, mas, não, mas, não, não, não sei. Falou dos franceses, espanhóis. Não quero ser. Mas não mas é esse o ponto. O ponto é que ele chegou lá e ele tinha uma ideia sobre a experiência dele. E falou disso para criar empatia mas ele não fez tipo, tu não vais à Espanha para o espetáculo dele. E ele diz exatamente o mesmo texto, mas diz: "Olha, tipo agora, troca Toledo, teve em Toledo. Pá, a malta de Múrcia, nem sei se é uma rivalidade, por ser sério. É, é a morte sozinho. Mas as ele não faz porquê? Porque o espírito da piada é a experiência dele, é ele criar essa empatia, não é mudar a referência. São coisas absolutamente distintas. Estou a perceber que estou a perceber. eu vou dar um exemplo, Estás estávamos a passado. Pá, que és fungásico. Não, não, não. Só para estar mais à vontade, meu vai, ser, vai voltar. Tu, Obrigado, tu, cuidado, meu querido. Tu estavas a dar o exemplo do, do Sair à Noite. O Sair à Noite é um bom exemplo, porque uma coisa é... O Fábio tem um beat sobre o à Noite. E depois tem lá uma referência a uma discoteca no meio. Mudar a referência do Porto Pavelio não muda o espírito do beat. Uma coisa é, como o Fábio diz, é... Se tu fizeres desse sítio, uma punch é diferente. Porque o espírito da piada é o impacto que vai ter tu mencionares uma coisa local e não tanto o espírito do beat, digamos assim. Sim. percebes Porque eu acho que há uma coisa na comédia que eu acho que é as pessoas na comédia descontem muito a punch, mas a parte mais importante da comédia não é pantos é o setup concordo sabes porquê Desculpa, só para parecer disse isto para parecer um bocado inteligente mas não é mesmo porque estou a brincar porque é, o sítio mais importante da comédia é o sítio onde a, a piada é contada tu tens que perceber o contexto por, por, por isso é que por exemplo se eu dissesse mas assim, a só assim, existe para um contexto Espera aí mas mas a cena é eu digo-te assim não. não mas é que as punch, Tipo, normalmente quando se analisa analisa-se one liners Digamos assim, que são piadas que funcionam isoladas. Se eu te disser assim... Ah, opá, era um prato cheio de marmelos. É ridículo, mas eu posso construir... <risos> um prato <risos> cheio de marmelos. Não Pá, apanha é espetáculo deles. E é. ver não é isto. <risos> a, mas, mas estás a perceber, ou seja, o prato cheio de marmelos é pantes mas não te permite analisar o resto. Porque tu podes construir um ambiente em que um prato cheio de marmelos bota abaixo um coliseu. Dificilmente vai fazer isso. Não, não, não o acho. Por Mas se Ou a o objetivo de A partir de hoje é, é, é vais fazer um... Ou seja, tu não podes analisar Até só porque a pantes, o, porque Até porque o Chapéu é... faz aquela cena que é vou-te contar a Pants primeiro e depois... Eu, eu acho que isso é um exercício de comédia <risos> brutal. Sim, e sim. também há outro que eu, que eu gosto de citar muito, que é menos citado. Que é o da Ana Gatsby no último especial, depois do Nanete. Que no início do especial conta o especial todo. Ela diz assim: Este especial tem três ou quatro partes, eu vou fazer uma piada sobre isto. Depois vou admitir que sou autista. Depois vou falar sobre. Ela diz isto no início e depois faz o espetáculo todo e que eu tenho impacto na mesma. Portanto, isso são exercícios técnicos que para mim fascinam porque sou uma pessoa muito sozinha. está a de uma maneira... Sabes quantos bilhetes é que mandamos para este espetáculo? Com este podcast? Três pessoas cancelaram. Cancelaram os bilhetes. Não, eu... 21 de maio no Teatro Sá da Bandeira correto? exatamente e 20... 28 28 de maio na Lisboa Comedy Club 21 de maio uh, no Teatro Sá da Bandeira sabes tudo podem comprar bilhetes no Ticket Line tumba link tumba. na bio link na bio do Ricardo Podemos. Couto e do Fábio Pascoal. e, no, e, no, e, no, e, e deste, deste podcast também Sim. ah e só para avisar que para os têm bilhetes tá? estão oferecidos aqui em direto estamos a Ux. vamos fazer um giveaway de três bilhetes que <risos> <risos> quiser, <fizeram? risos> só deixar um comentário no YouTube <risos> E digo-te uma coisa, quem for eu vou acabar o filho da puta do texto com... E o um prato cheio de marmelos! E ninguém vai perceber. Uh, deixa-me deixa só... Vamos só voltar atrás um bocadinho. Porque eu estava sem microfone alto. <risos> vamos ter que repetir tá? um o que é. que é Não, eu estava a brincar. Mas o que é que para vocês define um humorista? Não estou a falar do gajo que faz stand-up. Não estou a falar do gajo que está na rádio. Okay. O que é que define um humorista? Filosoficamente ou no sentido. artisticamente. artisticamente okay. Sim. Okay. Opa, eu acho que é assim: é, um humorista é um gajo que é, o que é que define um músico? É um tipo que utiliza a linguagem musical para se expressar. Um humorista é um tipo que utiliza a linguagem humorística para se expressar. Mas é que é para. Um gajo que fala a cantar está a cantar. Hum. Uma pessoa pode não fazer rir. O silêncio pode fazer uma pant. Pode, mas faz rir. Tem que fazer rir. Sim, mas não, na não comparação não é, de... não é humor, é uma tetal, percebes o ah, que eu estou a dizer? Sim, eu gosto de fazer tetal, é Mas é isso, tipo, tu tens que fazer rir para é ser verdade. considerado uma coisa. Tu é, é, é mais fácil, para é pratico cantares do que fazes rir. Uhum. Mesmo que cantes mal. Percebes? Sim, claro. Mas estás a cantar, estás a fazer o um exercício de cantar. Sim, mas se tu estiveres é... a dizer, ah, isto aqui é um, é um beat meu que eu tenho, ninguém se ri. É humor? Sim. Sabes o que estou a dizer? Se ninguém se rir, tipo, é como uma, uma árvore cai na floresta e ninguém está. Ei, pá, isso tá já, já, um barulho, já, né? essa, é gantanga, bro. A árvore cai, faz barulho, tu, <risos> tu é que não ouves. Ou aquela cena do. Qual é a cor de uma t-shirt verde num, numa gaveta fechada? É verde, mano. Essas questões filosóficas. <risos> és da pizza, tu resolveste mano. as questões E que é que o gato, já... gato Schrodinger está vivo, está morto, <risos> porque... O que é? Sabes? O que é? Se o mas, um é uma, mas é estás qualquer. numa. Vocês vão criar é uma rubrica que mas... era: uh, O Castro <risos> responde aos maiores dilemas da filosofia. Era muito rápido, estás é. a ver? Tipo, é verde, Não, mas, isto, <risos> mas isto é evidente. Este vestido é cinzento ou é azul? É azul, mas eu sou um bocado <risos> altónico, deixar é claro. Mas a nível de árvore eu, eu que eu... É engraçado que tu, na, todas as questões filosóficas, foste parentório naquela do vestido. Epá, eu aqui deixo um bocadinho possibilidade. não sei, não vou estar aqui a comprometer-me com não, isto. É é isto <co <tudo sorriso> <X2> é... é muito complexo. Tiria das cordas, está-se bem. Sobre essa comparação muito interessante entre hum, comédia e TED Talk, hum, e, par, e par, parece que, que nesse discurso há uma fronteira muito definida. Uh, há um exemplo de que vocês até já falaram, que é o penúltimo especial do chapéu. O, acho Você que é penúltimo. o penúltimo. Não, 846 ou 7... Ah, sim sim, sim. Uh, que é sobre o George Floyd. Exatamente. Que é que, é, que, é, que, é, que, é, que saem no final ou ao meio de 2020, não é? Pronto. Aquilo é um exercício de que é o certo, na vossa ótima. Fábio eu... ficou com um semblante carregadíssimo Pá, eu vou ser sério, estas conversas não são super interessantes para mim definir exatamente onde é que está o limite acho que é muito filosófico e eu sou, sou muito pragmático e materialista no sentido prático, se não tenho significado cheirinho, prático cheirinho. provavelmente não importa Okay. A, a maior parte das perguntas para a qual não sabemos as resposta provavelmente é porque a pergunta sequer não faz sentido. Tipo, ou porque não... não foi feito ao Castro. Porque ou porque não foi feito ao Castro. Tipo, qual é o significado da vida? Tipo, Nunca ninguém vai responder porque a pergunta está errada. <risos> a não Espera, é o Castro. Castro, qual é o significado da vida? É fazer uma placagem no um chapéu. chapéu. Porque nada disso não existe. existe. Tipo, nada Viste? disso é uma cena. Tu não okay. consegues é traduzir nada disso em linguagem física ou matemática em linguagem do universo. Porque tudo isso são abstrações humanas. Não existem. Pá, não são super interessantes de definir exatamente a fronteira. Há, há coisas que são definitivamente humor, há coisas que não são definitivamente humor, e há coisas que estão no meio. e Se gostares, podes ver e comprar bilhete, e se não gostares, não, não podes ver. Podes não ver. Mas falando desse, desse especial em específico, é humor. Ele, ele, tipo, ele tem lá partes em que tu te rires Sim. mas uhum. pá, obviamente que é, é uma coisa muito carregada. Mas o humor também não tem que ser só Kevin Hart. Percebes? Não tem que ser só o Chris da laya que é rir, rir, rir, rir, rir, Tipo, constantemente a rir sempre, sempre, sempre, Sim. sempre. No, no, no, nós temos esta dualidade dos dois, é, porque também é tipo, nós somos e criamos juntos e desde sempre, mas temos perfis diferentes. O Fábio não gosta muito destas questões, eu adoro estas questões, já dá para perceber. Mas. mas... <risos> não, o tipo, Fábio é muito mais materialista, se caso é muito mais filosófico e eu gosto muito destas questões. Mas eu concordo uh, contigo nesse sentido. Para mim, aquilo é humor, da mesma maneira que o Nanette, que eu falei há pouco da Ana Gatsby, em que ela faz. Uh, todo um outrage e quase que um momento de libertação também é humor, porque eu acho que um espetáculo stand up uh, tem que fazer rir e esse é o objetivo principal, mas não não pode ter só pode ter mais do que uma emoção, na minha opinião. Mas eu estou estou a contra muito hoje, porque eu acho que posso, porque imagina, o melhor especial do humor que eu vi nunca me riu uma vez. Pô, e para mim foi o melhor, foi, tipo das melhores merdas Qual que Qual foi, vi. já agora? Foi o pá, eu não sei o nome daquilo, mas é álcool com um, é uma é uma junção da palavra álcool. Com, uh, que é, com, oh, com... O Augusto, com o Holocausto Exato, do Jim, do Jim Jeffries Eu não okay. morri, uma, não... Pá, tem tal piada aquela merda é, Mas a primeira vez que eu vi aqui eu não morri Uhum. Tava, mas, tipo calhar, a ver, estava a ver como tipo, é que viste? Viste sozinho? Isto sozinho, também altero, porque tipo se, visitado, -se isso também o mudo também. Não, há coisas tamanho. que eu estou a achar inacreditável em comédia, não me estou. Mas se estivesse lá na sala, estava a soltar. tivesse não, estava a chorar, se estivesse com os copos, mano, ainda mais. É? Mas naqueles momentos, mas tipo, eu, eu se visse aquilo, depois vi outra vez aquilo e foi exatamente na mesma. Estive em casa sozinho e estava a chorar a rir. Mas a primeira vez que eu vi estava muito uh, eu tentar perceber se estava. Para começar, tipo, 20 minutos a perceber se estava tipo, mesmo bêbado ou não. Se foi daquelas coisas e estava a prestar atenção ao que ele estava a dizer. Depois comecei a prestar atenção ao que ele estava a dizer e tem tanto. E, pai, aquilo foi para mim hilariante e não morri. E vejo Kevin Hart é... e eu choro, eu com Kevin Hart. E cara, no dia seguinte, nem te lembras das piadas já nem tipo, me lembro foi, de você. percebeu de Kevin um e Não tira mérito nenhum a isso, né? Mas, yeah. sim. Yeah. Fábio, oh. o que é, que é ser materialista? Uh... Bah, eu não sou, não, não tenho curso de filosofia, não, não sou super formado, mas se, o, o materialismo é um movimento em que se, as coisas têm que ter um significado físico no universo para fazerem sentido. É uma escolha de, de, de foco, digamos assim, é uma área de subárea de estudo na filosofia, diria. Okay. diria de... e não, e mas se é alguém para vai para a Wikipédia e vai dizer o contrário. Tu identificaste como materialista, nesta que a definição, nesta não esteja correta, porque importa. Eu quero perceber o que és dizer com isso. O que, é que, o, que é que, o que é que difere, na tua perspectiva da mais filosófica de que estávamos aqui a falar? É, eu lá está. Acho que há, há, há essas questões que não têm um significado físico, firme. Não são perguntas verdadei verdadeiras, não sei. São abstrações humanas. São coisas que não existem. Tipo, o humor... Não. E as coisas que existem? Fala-me, fala Ah, podemos falar de também há quem acha que não existe mas vamos falar das leis da física vamos falar do, do okay. universo mas também não é muito interessante mas, <risos> para este mas, no, mas, mas no discurso social onde é que isso está onde é que está o físico uh, faz de foder o corpo <risos> testas mesmo estas conversas é não não repara eu não tem, eu... A, não tem respostas Sim, é, se calhar é um bocado isso, sabes é um bocado frustrante. Isso é desfrustado, é... Adianta, se é desfrustado, não sabes o que é que responder. Andas às voltas. Sim. E tu estás a responder filosoficamente à dúvida mentalista de <risos> é, é Por exemplo, é a mesma coisa que tu definiste classe média baixa. Viemos para um podcast para tu fuderes tudo. <risos> tipo, não há uma definição rigorosa de classe média baixa. Mas não é por isso que deixa de não ser uma entidade que existe. É uma coisa mais palpável, não Sim. Percebes? O que é que é o povo? Vamos todos ao primeiro ano. que O que é que é o povo? Isto é a resposta que nós damos no Patreon nesta semana. Tipo conceitos mesmo. Estou mesmo curioso. Eu prometo que parto de chatear depois desta. O que é que é o povo? O Mas historicamente diria que é as pessoas que não fazem parte da nobreza. Ok. E o que é que é o povo no século XXI? Em Portugal, vá, O um povo português. pá, juro que... É, que... é um conjunto de pessoas que partilha um, um conjunto, uma base histórica e de experiências e contexto social e geográfico. Pronto. Qualquer pessoa poderia dar uma resposta absolutamente diferente. Pô, é um Totalmente. conceito abstrato, concretizado em algumas ciências, tipo a população portuguesa. Ou seja, tu não és incapaz de dar essas respostas. Sim. Verdade. Mas, mas, mas estamos aqui na definição. Não estamos na distinção concreta de estabelecer <risos> fronteiras tipo, entre aquilo que é humor e aquilo que não é. Por isso é que eu também acho que essa questão histórica mais batida que é qual é o limite do humor. Tipo, não há limites tipo, de nada. Né? Para mim é muito mais interessante, apesar de tudo, no, do, no aspecto que estávamos a falar, que é o limite entre o discurso humorístico há do limites. ponto de vista artístico, tipo, quando é que isto deixa de ser comédia ninguém se está a rir, é comédia. Apesar de tudo, é mais interessante do que a carga normalmente que se dá, que é qual é o limite do humor em que passa a ser ofensa ou qualquer coisa, hum. uh, na parte do discurso e da parte artística, que é tipo, é o humor se ninguém se está a rir. É um pouco mais interessante, mas mesmo assim, para mim, um pouco desinteressante, porque o tipo, humor não é uma cena, tipo nada é uma cena. Tipo, a música é uma. Tipo, tocas um, eu faço isto e digo, tipo, é música? Tipo, se calhar é, se alguém ouvir, curtir, tipo. Ok. Obrigado, está respondida a minha pergunta, afinal. E que eu, para ele Fábio, esforçaste? te estou a sair fora da minha zona de conforto... Se podes dar-me um boca. assim. Não, não, não. não. Um, diga me uma coisa, agora é, é mais, esta aqui é para o Fábio. Obrigado. É <risos> um, Porquê é que, por exemplo, eu, eu, eu tenho às vezes, eu faço uma cena e alguém me percebe e eu explico. Isto alguém... teve a acontecer tantas vezes. <risos> <risos> E eu explico o que é que eu estava a, é a fazer ali. E muita gente sempre que eu explico, uh, escreve, uh, nos escreve, nos explica as piadas. Estás a ver? Ah, um, no, no, as piadas não se explicam. eu acho que estúpido, isso é estúpido, para começar. Eu acho que tipo, tudo se explica, uh, o, o, o criador, neste caso, e eu, onde, onde, onde, onde tens chegar com aquilo, eu acho que às vezes tem mais piada, tipo, tu explicares o porquê estás a fazer uma coisa. Imagina, tu contaste um vídeo sobre uma cena qualquer e, e como eu cheguei aqui foi por causa disto. E isto significa isto, isto significa isto. Se calhar no final vai ter mais piada. Mas porquê é que existe essa cena no humor de tipo, as piadas não se explicam? Não se pode explicar Sim, as piadas. Acho que é uma questão de, de camadas, não é? Porque, por exemplo, o, o, quando a, quando a pancha tem um efeito de surpresa e, tu vai, e a pessoa não a apanha e tu vais desconstruir, Perdes a comicidade, a não ser que faças do ato da explicação uma, uma atividade cómica e é, já estás a ter piada noutra camada. Sim, há é não, não, as... não, não, não fazer Não, não, uma coisa sem ser o menos cómico possível. Tu simplesmente explicares o teu processo criativo, porque o humor é um processo criativo. Qual? Ou seja, tu estás a explicar, tu partiste daqui, vieste aqui e chegaste ali. Só explicar isso porque é que isso aí perde o valor da piada. Não, eu não acho que perde o valor da piada, agora não vai ter o. O, o efeito desejado que a piada normalmente tem acho que é por isso que as pessoas dizem normalmente que não se explica as piadas porque não vai ter o, o, o efeito mas de surpresa é extremamente um elitista, meu, Provavelmente, não, eu acho que se, se a pessoa não percebeu não tenho nada contra explicar-lhe a piada agora nunca vai ser nada da mesma maneira de Quantas qual as pessoas é que, que dizem que perceberam, perceberam o que perceberam é, o, é o que é que tu tentaste fazer e atenção, eu acho que qualquer, qualquer artista a arte uh, tu, tu imagina, eu, eu, falo, eu desenho um copo mano isto é um copo, mas se tu disseres que isto é uma caneca Bro, é uma caneca, estás a ver? Tipo, não sou eu que artista, não sou eu o criador que te vai dizer o que é que é isto. Não, tu é como consumidor, é que vais tirar a tua definição da coisa, eu acho que o humor é a mesma coisa, estás a ver? Se um artista está a querer levar por ali, mas tu vais por ali, bro, tipo, ou, ou seja, não há, um, não há um caminho certo, estás a ver? Não, eu acho que se alguém disser assim, ó, tu oh, fazes uma piada contra atores, estás a ver? E tu querias gozar com alguma merda ali, mas alguém tipo, pega nisso e faz isso uma questão racial, por exemplo. Não sei como é que podia, mas imagina que faz isso, uma questão racial. Uh -huh. Podes só tentar? Opá, não, <risos> não consigo, não consigo, eu não consigo. Adorava, ele é um bocado racista agora. Não, tu, mas tu querias chegar a um ponto, mas houve alguém que, que interpretou aquilo como sendo uma ofensa racial. Como é que tu te defendes disso, estás a ver? Porque o teu ponto não era esse, mas alguém, mas alguém interpretou isso, tu disseste, sendo uma ofensa racial. Não, tu não podes ter responsabilidade, entre muitas aspas, não podes ter responsabilidade na maneira como uma pessoa percepciona a piada. Do sentido em que tu achas, como estás a dizer, fazes uma piada de trato hoje, alguém pode percepcionar porque há 7 bilhões de pessoas e alguém vai percepcionar aquilo como uma ofensa racial. Tu não tens esse poder, não é? Tudo que tu tens é a tua intenção. E se a tua intenção não foi essa, está fora das tuas mãos a partir do momento que sai da tua boca. Não? Mas a intenção é assim, sempre tão clara? Pode, pode não ser, mas... Ou, mas se não é especificamente aquela de ser uma ofensa racial ou o que for e alguém percepcionar assim, eu acho que o humorista não é responsável porque está fora das suas mãos. O artista em geral não é responsável. O que é que tu vais fazer? Tu, tu, tu tens a tua intenção e pode não ser clara, Aqui mas... é Isto é uma dialética, não é? não é? Entre quem cria e quem recebe, seja qual for essa proposta artística. Portanto, Sim. do o lado de quem recebe, neste caso, Uh, pode ter uma interpretação errónea e, e, e não valeria a pena ter essa discussão se não existissem os dois lados, não é? Certo. Para ser muito claro sim, sim. E, e, e, e materialista. Sim, certo. sim, sim. Não, eu, mas isso lá está, também há ambiguidade aí porque há, há interpretações que são definitivamente erróneas, mas há coisas que não têm uma interpretação errónea porque são vagas o suficiente para poder não ter uma interpretação errónea. Pronto, eu não vou, não vou querer entrar no cinzente, senão sim, sim. acabas Isto, a nofotear. Quem teve 20 a filosofia desse em primeiro ano foi, foi o Ricardo. Foi. Mas os testes eram de sopa de letra. Era verdade, isso que eu ia dizer. Uh, nossos testes de filosofia, tivemos o meu professor, uh, eram testes de sopas de letra, uh, palavras cruzadas. pai eu sou bom a fazer palavras cruzadas. Estudar <risos> para o teste era a dica da semana. Sim, sim. E é mesmo. Era mesmo. Lembro-me da professora ter me dado vinte na segunda semana, do segundo período. ele disse, oh, Ricardo, você vai ter 20, não precisa de mais como é que é? Okay. O quê? Como é que é então um, crescer em Valbon, Fazer todo esse percurso académico e a pergunta que eu quero fazer é: vocês passaram, ao contrário da minha parte, das, das pessoas que, por motivos de estabilidade, por, por seja o motivo for, vocês passaram por vários contextos sociais, certo? E, uhum. e agora estão num contexto social muito particular, que é o da comédia. Uhum. Mas vocês passaram... Como é, como, é, como é que vocês encaram esse processo? Encaram como um, como um processo de uh, aprendizagem para aquilo que vocês vieram a fazer? A comédia? Acham, acham que isso construiu a vossa maneira de ver o mundo? Sim, isso completamente, sim. Sim, somos o fruto da, da nossa experiência sem, sem dúvida nenhuma um, se não tivéssemos tido esse contexto social seríamos uma outra coisa qualquer mas Opa, isso e, foi fundamental e acho que há uma coisa que, que também faz nós comediantes que é, nós passamos por muitos contextos sociais, mas se nos perguntares qual é uh, e acho que nós, por exemplo, nós dois temos uma capacidade de sobrevivência social muito forte, no sentido em que pá, nós já tivemos em, em, em contextos muito específicos e de bolha Uh, tipo com, com, com tipo classes sociais mais altas aqueles eventos muito formais e tivemos noutros muito informais com amigos nossos uh, da escola, de amigos de infância Pá, e na verdade nós não nos sentimos confort 100% confortáveis em nenhum deles, claro que os da nossa infância e daquilo onde nós vimos são muito mais confortáveis mas até aí também tem uma dose de frustração de querer nos libertarmos, de querermos explorar outro mundo, portanto acho que nós exploramos muitos contextos sociais, mas na verdade temos sempre aquela perspectiva extraterrestre, observador, participante, que falávamos há pouco, de na verdade não nos sentimos bem em lado nenhum. Não é no sentido... sobrevivemos e conseguimos estar, mas na verdade não nos sentimos 100% parte daquele grupo. Mas isso é o síndrome do artista, mano. Isso é o que o Barierson escrevia. Eu, olha... É verdade, é o que toda a gente que eu conhece, mano, que vi... ou seja... Mano, que é artista, estás a ver? Tem esse, esse, esse modo de estar. Que é, eu não me Sim. sinto confortável, obviamente. E tu disseste muito bem. Eu me sinto mais confortável que os meus amigos. Claro. Aqui, estás a ver? Mas, se, mas eu... mesmo, nunca, tu nunca te sentes bem. E, e sempre que estás minimamente bem, pumba, outra eu, eu... coisa que aparece e tu vais para o outro lado. Eu, eu, eu, e és eu acho uma alma que. Inconf... Mas isso também é fixe para, pa... para, para a tua arte. Que é usares essas merdas que. Tu... Debates, né? que vocês hoje se debatem para conseguir uh, Sabes fazer que, rir. Que, que eu acho que é dessa, dessa crispação que existe, no sentido em que tu sentes-te um pouco desconfortável, algo extraterrestre, que vem ou, ou a necessidade de, uma, de um aspecto performático, porque quando tu estás nesses teatros sociais, por assim dizer, e tens que sobreviver e estás uh, no, no meio termo esquisito que é queres participar, mas ao mesmo tempo não te queres dar de todo, nasce quase uma necessidade de, de desenvolveres. Capacidades performáticas de uh, saberes responder à expectativa social daquele contexto. Uh, e, e, e às vezes essa, essa máscara é pesada, não é? é? o que estás a fazer aqui? Eu... Claro. Não sei, tu tá pronto te conheces. Claro, mas imagina... Estou a não tô, Eu não estou a dizer... Eu não que... estou dizer nada, que eu estou a ser muito sincero. Não, de todo... <risos> <risos> Olha, eu vou, eu vou, te, eu vou te dizer uma coisa que é... Eu acho que... Isso é pessoal... É o sítio onde eu me sinto mesmo bem e tipo super confortável é no palco. Tu mesmo falas, tipo, eu pá, já falei sobre isso muitas vezes, mas tipo, eu sofri depressão durante vários anos, uh, pá, numa é uma cena que provavelmente também nunca te sai de ti, nem nada. Uh, é uma coisa que vais aprendendo a viver e pode voltar a qualquer momento. Mas... Tipo, émos É isso, já. Yeah, completamente. E apanha-se a mama, não né? Exatamente. No meu caso foi. Mas... <risos> não, não, mas tipo... Há, há uma... Há uma, há uma dimensão da tua existência, digamos assim, que é, que é muito construída nessa, opá, nessa necessidade de sobreviver socialmente em determinados contextos, de responderes à, à expectativa de, de, de saberes que naquele momento tens que te comportar de determinada maneira ou que aquele grupo de pessoas espera de ti, que às vezes o palco, pode parecer um bocadinho estranho esta associação,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 porque é quase confrangedor tu veres alguém tipo sozinho em palco a tentar fazer ritos conhecidos. Isto é tipo louco, mas ao mesmo tempo, tu, quando, enquanto tu estás a falar, enquanto tu estás a falar, estás a controlar aquilo que as pessoas controlar Tipo, estás a controlar a narrativa. Claro que as pessoas podem interpretar de outras maneiras, mas tu é que estás a escolher o que estás a dizer. Percebes? Isso para mim é uma defesa, é uma segurança. É também um, um lado performático. Perguntavas-me se eu aqui estou a ser performático. Não estou a dizer que eu não estou a ser honesto. Eu estou aqui, mas tipo, estou a falar convosco estou tipo, com as devidas preocupações porque estamos a ser filmados e estou a pensar nisso mesmo inconscientemente mas isso não faz que eu esteja a dizer coisas para ser gostado, não, tipo estou aqui numa postura mas obviamente com o que eu estou a ser aqui não sou o que eu estou em casa com a minha cadela até porque eu estava a falar com uma voz diferente mas, estás a perceber, ou seja sou materialista <risos> isso é muito materialista, mas tipo não, não acho que, às vezes, essa, essa componente de, ah, há um lado performático, não quer dizer que tu estejas a ser desonesto. Era é aquilo que tu dizias. Tipo, Deteste também quando outras pessoas dizem Pá, eu aqui estou a ser muito honesto. Como é que tu estás a ser totalmente honesto quando tens tipo, uma expectativa, estás a falar com outra pessoa? Tipo, é... é a partir do momento em que, em que somas mais uma pessoa na sala e passam -se a ser duas, já há um lado performático. Né? Tipo, porquê? Porque era aquilo que tu falavas há, há pouco da interpretação do copo e da caneca, que é... E quando não há o divórcio. É o que acontece sempre. É isso. Mas, por exemplo, nós os dois concordamos. Que, que sabemos o que é um copo tipo, eu digo de copo, tu sabes o que é que eu estou a falar mas a imagem mental que eu tenho de um copo é diferente da tua e nós nunca vamos conseguir partilhar a mesma experiência há, há, um, há, um, há um vídeo muito interessante meu, que era um seis estava pintado no chão estavam duas pessoas e ao contrário ou uh, se um sim, não era isso, mas eles tinham não. que mas eles, <risos> e havia dinheiro, em, mas era verdade, havia dinheiro uh, havia tipo um prémio e, e as pessoas e eu sei, tu tinhas que convencer aquela e, tipo, a pessoa, tu tinhas que dizer àquela pessoa que número é que essas pessoas estavam à tua frente? E, e vice-versa. E o número que acertassem, estás a ver, um, o prémio era dividido pelos dois. E, e, e explicares a uma pessoa que tu vês um 6 aquela pessoa vê um 9. Tipo, este... As pessoas não, há um, não, não chegaram a um consenso. Não, ninguém percebeu que o número estava ao contrário. Eu, eu tive... Porque havia pressão do tempo e pressão do guito. Eu, eu, eu Mas um eram 6 um... ou eram não? Eram 6 e 9. Eu, eu, eu, eu, eu, eu pensei que tu resolvias é? este também. Qual é a premissa disso? Uh, era vais há quanto tempo? Se era se... um minuto, mano. Era um minuto e tinha era 50 mil likes. um mil mil minuto lojas. para as pessoas perceberem que um 6 é um 9 ao contrário. Não, mas tu não. A, <risos> a, a outra pessoa estava a ver a tua, a tua imagem a mesma. Ah, ok. E tu tinhas percebido. Um... Ok. Eu... okay tá estás bem. a ver? E tinham que chegar um consenso que aquilo era um 6 ou ah, era um 9. Okay. E ninguém percebeu que, tava, tipo, que eu tava, a imagem estava a fazer espelhada Era uma coisa tão simples. Tu vias aquilo normal e dizias: Não, isto é um 9. Isto é um 6 porque o meu colega estava a ver aquilo ao contrário. Mas quando há dinheiro, quando há pressão, quando há. Tipo, tu, tu esqueces essas merdas. Sim. Eu acho que na cena performativa é o que acontece muitas vezes. Eu, eu, eu, uma coisa espetacular, quando, quando eu estudei, uh, quando eu estava no curso de cinema, tinha uma professora de semiótica que tinha feito uma tese de doutoramento inacreditável, que era... Ela te perguntava a pessoas de profissões diferentes não. o caminho de Campanhã para... Já não me lembro, para, para, para... era para um sítio no Porto, imagina, de Campanhã para o Jardim de São Lázaro. E ela perguntava a um polícia, a um taxista... Uhum, já não me lembro das outras profissões a uh, um arquiteto e <risos> então tipo todos eles faziam o percurso mas as, as uhum. referências eram totalmente distintas era tipo, o arquiteto dizia olha, você tem que seguir esta rua e no prédio X à esquerda uh, depois sobe e no prédio Y à direita o polícia dizia os sinais porque eles têm que estar atentos mais à, à questão da, da sinalização, conhecem os sentidos das ruas por causa de, de, de, da necessidade de viajar, portanto é isto para dizer que é possível as pessoas fazerem viagens por caminhos supostamente parecidos, mas terem referências diferentes para chegar lá. Os bêbados é pelos tascos. Exato. Um tascos. <risos> mas isso é, é muito engraçado e eu acho que, por exemplo, falando de, de, desta dimensão do copo e do que é que, de que nós sabemos o que é um copo, mas o teu copo é diferente do meu copo. A arte em si, seja ela qual for, seja a comédia, seja o cinema, seja a música, não deixa de ser estes pequenos momentos em que nós, em que nós os dois sabemos o do que é que estamos a falar sem poder partilhar a experiência total um do outro. E eu aqui... É, é, a minha, desculpa, Fábio, posso estar para os ouvidos. A minha filósofa favorita é a é Ana Arendt. E ela fala muito sobre essa questão de, de que o, é? para, o, paradoxo da, o paradoxo da existência é precisamente este que é. Nós nunca vamos... Olha Francisco, está fascinado contigo. Obrigado, Francisco. <risos> Francisco. Podíamos ter trocado lugares, mas o, é assim o paradoxo da existência é precisamente esse, que é nós nunca vamos ter a total experiência um do outro, mas temos ali, somos diagramas de BEM, que aquele meio bocadinho em que nos cruzamos vai nos salvando a vida, né E eu acho que a arte, a música, a comédia, ou as conversas, ou os podcasts, ou o que seja, são um bocadinho esses cruzamentos dos intercâmbios, dos intercâmbios não, das int de, de, é pá, era tão fixe se eu não tivesse errado, pá. era um rende espetacular para cortar. Mas das, das interseções do, do diagrama de Venn... Pá. E pá, nós nunca vamos ter uma dimensão total. Mas olha, enquanto houver perfumatividade, vamos divertindo divertir-nos. Tu és filosofia, Sou, sou. So, é, porque agora, agora é que eu estou a perceber o teu casaco de malha. É, porque eu, eu, eu não, antes não <risos> usar. Eu, eu tive que ler três livros para poder usar casacos de malha, mas. <risos> Não, eu gosto muito da filosofia, mas isso, eu, eu agora também vou fazer elogio porque acho que é, que é uma coisa fixe, que é... Eu e o Fábio, nós vimos do mesmo sítio, vimos de realidades muito próximas, nós nascemos a duas ruas, um do outro, yeah. não é? Pá, mas somos diferentes, tipo, não deixamos ser de artistas <risos> diferentes, não é? Qual era mesmo? Não, mas é que às vezes pode-se pode achar que, que, que, que, que... e acho que no nosso espetáculo também isso é fixe porque, tipo, tens dois gays que vêm do mesmo, do mesmo sítio e estão a falar de coisas diferentes apesar de estarem a falar da mesma realidade. Pá, mas... Eu, eu digo, tipo, acho que a nossa criação, com este lado mais uh, emocional e este lado mais cerebral do Fábio, também tem estes diálogos que podem ser coisas bastante interessantes. E acho que, com mesmo hoje, complementaridade convol... Mas é verdade, é, desculpa, -me. se vocês chegassem ali os dois com duas formas de, de ol... se vocês olhassem para, a mesma, para, para, para o mesmo cubo e pintassem da mesma maneira, estás a ver tipo, qual era a piada. Para isso estava só um, assim não tinham que dividir lucros no final. Os 14 anos Pois Tem que contigo, falam, é verdade. Claro. <risos> não sei se queres dizer alguma coisa, Chico. Não, Quero não. ouvir a resposta do Fábio. Não, por acaso, a que estava a tocar é, é interessante. A, a experiência do 6 e do 9: que é que as pessoas não conseguem chegar a acordo são 6 ou 9? Um porque Quando estão com pressão, meu. Tipo, mas mesmo sem pressão, tipo, como é que eles iam chegar a acordo são 6 ou 9? Um... Ao contrário, é um são 6, ao contrário, não. Porque não há 6 nem 9 em representação. Mas vamos é. começar a filosofia outra vez. Se, o 6 e o 9 não são uma cena. Tipo, são uma cena a grandeza é física. Convenção. Mas a convenção não é uma cena. Por isso é que é impossível é chegar a um acordo. É um símbolo. É uma abstração. É impossível as pessoas chegarem a acordo. Se é que é um 6 ou um 9. Porque é duas coisas. E porque na verdade não é uma cena. É. Sim, mas eu, eu, eu, eu, o objetivo era tu perceberes num curto espaço de tempo. E obviamente quando tu metes bom, dinheiro é, é normal que as pessoas fiquem é mais estressadas. Claro. Contas a falar com um dos conhecidos, mas, sobre é mas não é, é direto. Deixa-me hum? dizer deixa dizer-te que a experiência classe média baixa é que se tu ofereceses dinheiro, nós concordaríamos com o que tu quisesses. <risos> <risos> <risos> Deixa-me dizer. por isso que classe <toma> média baixa é <toma> é, tá tá é, é um 6, oh é, é, é, mano, é um 6, tens é toda a razão. Mano. É, é a premissa daquele jogo, há é um jogo que, é, que, é, que é, é, é, é tipo um. que é que ser milionário? Em que o final, estás a ver? uma pessoa virada para a outra. Obviamente tem que eliminar vários concorrentes, e no final o jogo acaba quando tens tipo 50 mil pessoas que conheces tu tens 50 mil dólares ou oh, ou oh, oh. euro? Sabes qual é a moeda? É britânico. É, é, Rubro. É Inglaterra meu. Libros. Ah, libras. Sim, libras. Um, e tu tens se tu fizeres, sacares assim, se tu abrir tu tens dois ovos estás a ver e não dizes uh, split e no outro é tipo take ah, ou é, take it é. out, estás a ver mas isso é negociação é não diferente. não não é negociação tens de convencer aquela pessoa é negociação é uma coisa completamente diferente sim mas mas ali mas ali os dois tinham que concordar no, tinham que concordar o que é que estava a passar e no o ali. outro não podia traí-lo no final quando é. aquilo acaba nem quando, quando chegas à conclusão tipo, um se acabou é. tens de confiar não sei se vocês perceberam a minha premissa sim disso. sim eu, eu devo dizer que para mim é engraçado ver um, um reality show é, que é 50 mil libras quando eu já vi isso, para tipo o jornal O jogo de manhã no café. Não, oh, mas eu seguro o jornal e depois outra pessoa vem e dá o jornal. Acho <risos> engraçado. Diga-me uma coisa, vocês fazem... eu têm exercícios de criatividade? Quando, imagina, vocês têm que, escrever, têm, têm que sentar, têm que escrever e há dias que pá, não há nada, né? uhum. mas vocês... Um, tem alguma coisa que vocês costumam fazer para estimular essa, essa criatividade? Ou simplesmente nunca pensaram nisso, cara? Ou sempre só escrevem, que se for lá? Posso falar? A minha experiência é, é o seguinte. Estou a viver a minha vida e, de repente... E, e Às vezes tens a antena mais calibrada para o que está a acontecer à tua volta, outras vezes não. Mas, ocasionalmente há um flash, tipo, espera. Isto é engraçado. E, e depois desenvolves a partir daí. É, é muito difícil explicar. Tome nota, assim, para não me esquecer, mas... Uh, há, uma, há uma faísca que é difícil de explicar de onde vem mas é tipo, para isto, mas, desculpa, tem isso, potencial mas, uh, eu estou te dizer, mas eu estou, isso não é um exercício da criatividade, no sentido em que uh -huh. um, sei lá vou dar um exemplo eu não sei se para ti pode ser, mas eu acho que não era isso que eu estava a dizer porque imagina, estás na rua, vês uma coisa a acontecer a pontas e depois chegas a casa e pensas sobre isso é o que fazes depois da ponta. Sim, mas às vezes nem é bem ver uma coisa a acontecer é tipo, estou certo, está a divagar por qualquer motivo e tens uma sinapse que, peraí isto tem que ir com alguma coisa e é muito difícil explicar o que é que é sim. e de onde é que vem, mas é, é, é aí que eu pelo menos aí que eu noto tu alguma coisa. Isso? Um, sim, tome nota e depois deambulo para mim próprio sobre, sobre aquele assunto e pronto, às vezes pinta, às vezes não pinta, às vezes há, é. há alguma coisa por trás, às vezes não há. Muitas eu, vezes não há. Eu, eu, eu diria que nós acho que quando, quando a criação temos esta criação constante, acabas por ter exercícios informais e, por exemplo. Quando eu estava a ver agora vai a falar, acho que há uma coisa que nós fazemos e se calhar não... Nós partilhamos muito e começamos a falar tipo de voices e coisas do género por algumas ideias. Isso ajuda a desbloquear, uh, fazemos isso... Com, mesmo que seja, por exemplo, coisas que ele desenvolve para o stand-up dele não para um espetáculo junto ou para uma coisa que estamos a fazer em conjunto. Nós vamos trocando ideias sobre isso e isso acaba por ser um bom desbloqueador porque quando tu contas uma ideia, tem reação noutra pessoa... E tu tens, tipo, um, um input fixe, começas a crescer sobre isso, acho que isso acaba por ser um exercício de criatividade. É um ping-pong criativo. Exato, a, acho que isso ajuda, mesmo que não seja, estás a ver, tipo, mesmo que não seja uma coisa que nós estamos a criar juntos, estás a ver, ele está a dar a sua ideia, tipo, pá ah, isso é fixe, estás a ver, isso acho que pode ser porreiro. E, eu, eu defendo muito a, aquela teoria da criatividade que, que diz que tu tens que ter o, uma parte do cérebro a brincar constantemente e a estimulá-lo que é, tipo, isso eu concordo claramente, eu leio todos os dias, pá, tento ver sempre muitas séries e eu acho... Que qualquer pessoa criativa deve se expor ao máximo de coisas criativas que pode ser. Por exemplo, eu não mais acho que um comediante só de beber comédia, nem com música só de beber música. Pá, eu inspiro-me a ler um livro ou a ou ou ouvir um podcast. Portanto, acho que manter esse lado ativo e, e esforçaste-te para teres uma, uma, uma rotina, acho que isso também é muito importante, porque estimula constantemente o teu cérebro a formular pensamentos, e depois eu acho que há um lado muito mais rígido de disciplina que é um trabalho como os outros, que é tipo, eu tive esta ideia. Agora vou sentar em frente ao computador, vou botar aqui com o meu caderno e pá, e vou tentar fazer essa ideia. Claro que no nosso caso, no stand-up, há um exercício que eu também gosto de fazer, que é ter alguns bullet points, não uma coisa ainda muito orgânica e definida, e ir para palco e experimentando e crescendo um bocadinho naquela dinâmica mais emocional. Mas isso é um exercício mais específico do stand-up. Eu, eu, eu percebo, é, mano porque imagina, eu, eu agora ando, ando a animar os desenhos que faço. Seja, não, não sei, as, as, as animações, o texto já está feito, só peço alguém para me fazer a voz. E estava e tipo, foda-se, e há três dias atrás estava a pensar, foda-se, eu neste momento não estou a criar nada. Então o que é que comecei a fazer? Charadas. Estás uhum. a ver? Olha, esta foi a última, a última Covid, e o dia todo a pensar nisto que eu acertei, que é, depois fui ver, como é que era a justificação, mas passei o dia todo a pensar nisso, que é, como é que se um quadrado com três riscos? Uhum. Não sei. Não sabes? São tipo exercícios para pensar, tipo, outside the box, estás a ver? Então tipo, como é uma coisa que eu não preciso estar... E, e então tipo, é, uma, é uma cena física que eu reparei que é, ok, eu não estou a fazer nada sobre aquilo, sobre a, ou seja, não estou a, a, a, a, a estimular-me criativamente para uma coisa que eu faço, estou a estimular-me criativamente para uma merda que, que eu não faço, mas que ao menos o meu cérebro está a, tá a pensar numa coisa enquanto eu estou a desenhar. Eu, eu, tô, eu todos os dias começo... Mas do... cantica bem que sabes? Ok, quero saber isto. É mais fascinante. isso aí? Ah, falta a caneta. É fascinante. Eu, um quadrado com três riscos. Estive o dia todo a pensar nisto. Mas chegaste sozinho à conclusão... Não, não, não, acertei, não acertei, não acertei. Okay, não acertei. Okay. Eu podia mentir, que eu ficava fixe, né e Aí eu vim aí. Não, não acertei. Não, não. Mas está bem, editas. Tentei... Grava-se as duas borçoeiras Tentei depois... de pegar em réguas, estás a o fazer... Era feio isto, bro. Ah. Um quadrado com três riscos. Ah... Ok, no sentido literal, o Castro merda, acabou de desenhar um quadrado mesmo chateado e três agora. riscos no interior. Fiquei mesmo chateado agora. Sim. Ah, mas são aquelas merdas que pensas tipo em end merdas que era uma coisa não tão... Não é, é em pra... três riscos. Há umas com fiquei mesmo, três riscos. só cenas desse género. Há eu... umas ápias de cérebro, de treinar o cérebro só pois com Pois é, é, o é português lá está, não é em três riscos, é com três riscos, exato. Tenho... Isso não é uma questão de materialidade. Eu, eu começo os meus dias todos a fazer palavras cruzadas, <risos> é tipo a cena que eu faço amanhã. Em palavras cruzadas. É esse o segredo, pessoal. É isso aí. Mas porquê? Porque eu acho que manter o, o teu cérebro estimulado com coisas que às vezes são fora do, do, daquilo que deves fazer ajuda depois a criares. Uh, uh, pá, claro que brincar com palavras é uma coisa que é sempre muito útil, mas quando tu estimulas muito o cérebro, crias paralelismos de pensamento que depois ajudam a desbloquear outras, outras situações. Isso, e também porque os livros de palavras cruzadas vêm sempre com fotografias de gajas, que é uma coisa Bem? que eu não percebo, não percebo. Já repararam nisso? Não, nunca, Reparem nisso. Acho que nunca fez uma palavra cruzada vida. Se ninguém. vocês comprarem um livro de palavras cruzadas, é tipo modelos que vêm na capa. É? Que, que é é, coisa coisa. é, é tipo, Não faz sentido nenhum. Mas que... já reparei nos livros que eu compro é. de gajas, vêm sempre com palavras cruzadas. <risos> <risos> Ao contrário. <risos> Por acaso, agora estava mesmo a tentar perceber. É não É sério? Não me recordo tipo, tu, se tu, tu passares é numa... Tipo, o vês é muito isso é nas estações de comboio porque tem normalmente aqueles livros maiores para fazer não sei o quê. É ridículo. É tipo modelos, atrizes famosas... Tipo, é, tipo, de repente estás a passar a, isso, e está tipo isso, a Nicole Kidman. É... Tipo, ah, eu quero aquele isso livro. Mas, isso é, é, 90, anos 80. é ridículo, é absurdo. Estimem é isso. É Estimem é, esse valor cultural que é. Ah, isso são, são, são livros antigos? Não, não. São não, atuais. São atuais, ainda atuais, feitos. Ainda acontece isto. Isto é daquelas coisas que que o humorista nota mais. Os pormenores. Eu compro notareias nisso também. Acho que sim. Também tem a ver com o que eu frequento, que eu nunca vou uma tabacaria, o que é que seja, nunca vejo dando este exemplo. O meu pai, há três dias atrás, há domingo, foi a Vila Real e... Faz o quê? Veste para aqui, gabar-te. Foi para gabar-te? O meu pai foi a Vila Real e a meio fodeu o turbo do carro. Estava sem óleo o carro e fodeu aquela merda. Ontem fui lá, fui, ao stand, fui lá ao stand do meu pai e a primeira coisa que eu reparei era: tipo, eu tinha esta ideia na minha cabeça, todos os stands, tinham um postas de gajos nas paredes, estás a ver? Cheguei lá, não havia um post. Era é oficina. É nosso... Não, era oficina, foi uma oficina, ah, desculpa, desculpa, desculpa. Sim. Olha, abri a tua casa, mano. Não, se for, ok. Se for. Emba Obrigado por ter lá. Ah, pina esta parte. Mas tá estavas em baixo daquele stand? Já. Yeah. Pronto, foi lá. Foste lá. O meu pai foi lá, deixou lá o local, o meu pai é amigo do gajo. Eu, eu, fio, eu moro pronto. lá à beira. Oh, cá, eu tu mas moro é lá literalmente em cima. Mas, <risos> mas há muitas que não são assim. Está bem, mas eu fiquei tipo triste. Cheguei lá não havia um póster, mano, de uma gaja Tipo, nada. Havia, tinha um calendário com um cavalo. Era só isso que tinha. Curiosamente, não sei se é um estereótipo ou não, este que ele está a falar tem um aquário. É não tem não, um cavalo tá, atrás. Não, a calma, estar, calma, calma. Vocês estão a falar coisas diferentes. Ah, então estamos a falar de coisas diferentes. Ah, então e ele está a fazer aquela oficina que quem vai tipo... Para Ponte Real. Para Ponte Real, exatamente. Ah, já sei. Tem um cavalo sempre atrás. Não sei se já repararam? Há um gajo em um Gondomar que, que não tem carta, tipo, que é ter carta, mas quando ele vai levar-se, ele vai sempre às compras que é a Maria da Venda, quer é ver a minha casa, vai de cavalo. Nunca reparaste nisso? E é a, ver a tua casa. Já, já já já vi um senhor de cavalo, mas pensei que era um senhor de cavalo tipo, estás a ver, tipo, ah, eu tenho cavalos, vou passear no mercado. Não, não, um não, não, é é o, é o, o meio é transporte o meio ele. transporte dele, o cavalo, é cabal, Só é, uma coisa, é, eu tenho andante, o andante, o passo andante para cavalo, <risos> <mas> não sei, para <risos> <vai lá> experimentar. <risos> <risos> piu, piu, Querem fazer o segmento do Gondomar agora? Bora! fazer. -se. Agora nós vamos fazer um exercício que tem a ver com... Podemos já fazer dar... uma pausa para antes para o exercício? Claro. claro estou mesmo de o calor caso, de... Mas deixa-me dizer às pessoas, não é? Ah, está bem. Vamos fazer um exercício gondomarense. Quem quiser uh, vê-lo poderá ir ao link na descrição. Aquele que está abaixo da Ticketline e do espetáculo que é o do Patreon do Nuance. Muito obrigado. Voltamos já. O Monte crasto não é pela vista, é... É pelo chamão. Não, é exatamente isso. É porque é uma subida e a subida é um passeio social, estás a ver? Porque eu tenho um café lá em cima e tu vais saindo e está... Nas várias... tu vais dando tipo a volta ao monte, né? E tem várias pessoas a fumar ganhos em sítios diferentes, é engraçado. E há vários tipo vários, vários grupos, até sociais, dentro do próprio Monte Ou seja, Monte crasto é um sítio de classe média baixa, classe baixa, classe alta, classe tudo. E tem uma igreja lá em cima. Perdi a minha virgindade de motel esta semana no 21, foste lá? Não tenho experiência nenhuma, mas gostei. Não é que é temático, não é? É. Mas tipo, não tem quartos de barro. é no quarto de Paris, tipo, é Xungão, tipo Tem lá uma Torre Eiffel iluminada, é mesmo Gondomar. No <risos> <Que, risos> quarto tem... Paris tem uma Torre Eiffel em LED, em LED iluminada em backlight. O que é da Ucrânia. Tu tipo, é um vale. Sim. Mas tipo chamar em cova, é Gondomar. Cova. Ainda por de... é co... é cima a cova, não é um buraco qualquer. De... A cova é o sítio onde tu um vai. Sítio... <risos> Quando morto, não é? Há um sítio em Balbo, um cova. Um, um lugar que é cova da má. Que é cova, mas okay. nem é da boa, é da é má. Da má. É eu não sou é o verdadeiro Jota como jogava melhor do que o Diogo Jota. Tu Jogavas na minha equipa? Não, era mais velho, por isso que eu jogava melhor. Não, eu <risos> jogo, eu jogo. <risos> Isso. Tipo, tu a, tu, tipo, tu não conheces e dizes, olha, vou seguir as indicações que ir para o centro de Gondomar. E quando chegas à indicação, dizes, não, agora é proibido. Porque eles, tipo, mudaram os sentidos, mas não mudaram, mudaram a sinalização. Tipo, que se a foda as pessoas aprendem. Estás <risos> a ver? É inacreditável. Tu pensas que ele teve em guerra? Não, tipo. Não teve, não, teve. não teve. É por isso que eu, eu fiquei mesmo triste quando vi que alguns refugiados da Ucrânia. Porque, no pré, tipo, é, imagina, tipo, não é o sítio do género. É para fugir da guerra. Epá, é vais para a estrada do Miguel. Que merda, meu. Não é tão diferente. ver? eles não estranharem, Não é tão diferente. Não é. Vamos às observações finais. <risos> Vamos às observações finais, então. Alguém tem alguma coisa sobre a qual se queira manifestar, particularmente? Peço peço desculpa... assim desculpa no decorso desta conversa eu só queria pedir desculpa por, uma, por qualquer coisa ofensiva que eu tenha dito se alguém se alguém sente ofendido peço já desculpa é só isso nunca, pá, não pretendo pedir desculpa depois ok, da, okay. dá confusão é muito chato, é chato. pedir já... desculpa não está nada ofensivo por isso tu disseste <risos> eu disse <risos> quando sei estar zada estou estou fabio tá, a peço desculpa por... Por... por por a quantidade de filosofia superficial, que foi, foi preferida por <risos> mim. Vai ser um gajo muito específico, vai ficar ofendido, mas pode haver. <risos> ah, pá. e também convém ir ver o um nosso espetáculo. Isso era fixe da vossa parte, <risos> se, se alguém quiser ir ver. Classe média baixa, 21 de maio no Porto, 28 de maio em Lisboa. E, uh, pá, não vai ser nada como foi esse podcast, não, não vou mentir. Vai, vai ser muito a tentar ter piada e pouco a tentar... Uh... Sim, ah, e podemos dizer que a estrutura é Somos os dois a fazer stand-up é uh, individualmente e no final contamos histórias reais de Gondomar. Portanto, se gostaram algumas das histórias de Gondomar, que contamos hoje. Nós contamos histórias reais de Gondomar no final. Okay. Esperando que, que não haja nenhum Guna tipo Bill Smith na plateia. Castro, okay. tens alguma coisa? Não, gostei, gostei, gostei. Continuo continua a achar aquilo que sempre achei dos humoristas. Que tinha a puta da mania precisão A última coisa que disseram foi: é, se ofendi alguém, como se. Como se. Estávamos a brincar. Isto sei, é, é só humor. a brincar? <risos> <risos> é, é, um <risos> é, um um é só humor. É só o humor É só o humor É só humor. É só o clichê. É para fechar, já é, um chave. é sempre o que eu acho que é: os humoristas é acham com que vão ser. Mano, ninguém te quer cancelar, primo. <risos> Quem é que és tu para ser cancelado para começar, bro? Exatamente. Ai, eu vou ser cancelado por quem, mano? Por quem? Por quem, bro? Posso ser cancelado, existir, Porquê? Porquê, cancelado se vais tipo um programa de televisão, mas tipo, Já, convém desistir para ser cancelado, não é? Oh, e não é isso, tu vais a tocar ali ao bar, mano. Fazer... Onde é que vais ser cancelado? A internet não gosta de mim? Passa mano na raiz outra pessoa Perfeito. para não gostar. Eu é, vou começar a fazer animações então para o Instagram. Mas ver se tenho mais público. <risos> TikTok. É. <risos> Até porque é o que o público quer. Pois é, pois é, é verdade, é verdade. O público que quer, eu dou. Falta, e um dia, um dia destes de um né? deste vou ter um espetáculo no, no, nos Maus árbitros. Não vou ser, vou ser o curador dos Maus árbitros. Ah, força. <risos> eu, por mim, eu por mim, eu já te convido. Pá, muito obrigado. Muito obrigado por nos receberem. Temos que tocar, temos que fazer uma, uma espécie de Freaky Friday. Está bem, mas é às segundas, não é Friday. Não é assim. Às As segundas, ao espetáculo. <risos> Não, mas é... é pá, agradecer também por, por nos receberem aqui no podcast. Pá. É muito fixe ver a malta de gondomar a fazer coisas e pessoas de sufeita também. Essa parte vou cortar, agradecer por isso aqui. É Comportem-se.